Boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas Nossa primeira oficina do Arduino Day é, Espero que vocês estejam todos bem Por aí, né? na medida do possível E, bom, hoje a gente vai ter a nossa primeira oficina Do, do Arduino Day de, de Janeiro desse ano Com o Lucas, que é técnico de programação de jogos Pelo Nave Rio Graduando em ciência da computação pela UniCarioca é desenvolvedor back-end é entusiasta de segurança da informação e cultura DevOps. atualmente instrutor de programação na Crescere e participante e organizador de eventos na comunidade GDG Rio de Janeiro. Lucas, eu vou estar no chat, qualquer coisa, eu vou estar acompanhando as dúvidas por ali também para te ajudar um pouquinho. E, bom, seja bem-vindo, obrigado por mais um ano aqui conosco, e se você quiser complementar a sua apresentação, fique à vontade. Uh, massa! É, acho que, não sei, já fiz uma boa apresentação, acho que algo mais completinho está aqui no slide, né, então acho que dá para aguardar chegar lá e a gente passar uma apresentação mais formal, assim, um pouco mais procrático, né, mas isso é bem, bem legal. É, primeiro, eu queria agradecer aí a na organização, Carol, Guilherme, todo mundo por aí, mais um convite aí, a gente está aqui mais um ano, né? Então, quem está aqui do, do ano passado sabe que é a segunda vez que a gente está nessa modalidade online, né? Então, mais uma vez aqui, dando oficina online aí, devido às condições do mundo, mas é, acho que vai ser bem bem legal aqui, com tudo conteúdo bem, bem massa para vocês, é, algo meio palestra, meio oficina, então vai ter de tudo, Então não, não vai ter somente ah não tem equipamento em casa vou conseguir fazer a gente vai conseguir fazer algumas coisas assim legais aqui é, então acho que que é isso né quem for, for chegando por aí ainda dá para pegar enfim a gente vai ficar gravado né ou Carol então depois podem Assistir a gravação para complementar. E eu acho que, que é isso. Só antes da gente começar aqui, né? Qualquer dúvida da tá, galera que vocês tenham, qualquer pergunta, vocês mandem no chat. A gente faz um momento aí de, de perguntas e respostas. É, a Carol consegue me ajudar aí depois trazendo, se, fazendo essa separação do, dos comentários aí que forem dúvidas, e eu respondo. Então, podem mandar aí no chat que eu estou dando uma olhadinha para depois estar tá, utilizando para a gente conseguir responder. Então, já vamos. Eu vou começar aqui então, né? Ah, nossa oficina, então acho que todo mundo está preparado aí, não sei como é que vocês estão. Só pedir um, um ok se vocês estão vendo a minha tela certinho, se vocês estão me ouvindo bem. Carol, sejam meus, meus olhos aí no chat, por favor. Pode deixar, tá, tá aparecendo a apresentação sim. Show de bola. Então vamos lá, né? O que a gente vai fazer aqui hoje, galera? Super uma oficina, né? uma oficina palestra aí para vocês de Arduino WS. AWS. Então a gente vai entender o que é o Arduino, o que é a AWS, o que a gente vai ver aqui hoje, nosso projeto. É... Falar um pouquinho também de teoria, algumas coisas bem legais aí, do nosso mundo mais atual, mesmo todo mundo em casa. Enfim, acho que é um tema bem legal, bem relevante, que gera muita curiosidade, né? Até porque. Era um tema que eu já acompanho é bastante tempo e vim ver essa evolução ao longo dos anos. Animou bastante de tra trazer aqui um, um compilado do conteúdo para vocês, galera. É, então, antes da gente começar, né, eu tenho aqui o, o projeto para a gente, vou mandar para vocês lá depois certinho, enfim, slide, código, tudo que vocês precisarem, links auxiliares. É, eu vou fazer né, aqui com vocês o projeto, a gente fazer uma demonstração a única questão é que o meu cabinho aqui do, do meu Arduino, ele tá um pouco ruim, então ele já deu ruim hoje, ele tá paradinho aqui, caso na hora se invente de dar ruim, aí vai quebrar minha apresentação, mas tento contornar, beleza, galera? Então, vamos lá, inventou de dar ruim hoje, mas vamos lá. Então, como a Carol falou... Tá, eu sou Lucas Soares, galera, eu sou desenvolvedor back-end na ZUP, eu também trabalho como estudante de programação na né eu participo de alguns hackathons, meetups, palestras, enfim, que vocês verem de evento por aí, é, tentando ajudar, da mentoria, participante, organizador, então, não só aqui nesse lado como é, palestrante, como oficineiro, mas também do outro lado como organizador, participante, Tá. É, aqui no Rio organiza uma comunidade é, de tecnologia chamada GDG Rio. Bom, é, vocês procurando aí, depois eu até mando aí para vocês o link certinho. Nós temos várias meetups de tecnologia, estamos voltando agora nesse modo mais online né, da vida, com vários meetups virtuais, enfim, eu acho que é um conteúdo bem legal aí para quem quiser. Trabalhando um pouquinho mais de desenvolvimento, de tecnologia, enfim. Não estou focado em hardware aqui, eletrônico, como a gente vai ver hoje, mas versus outros setores de tecnologia e desenvolvimento. Beleza? E aí, vocês encontram meus contatos. Se quiser mandar é, é, mensagem, dúvida, e-mail, é, conectar no LinkedIn lá no meu site, então vocês podem acessar aí, mas vai estar tá tudo para vocês e depois nas redes sociais, enfim. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram falar diretamente comigo, não tem problema, galera. Eu respondo, vocês podem mandar aí que. É super tranquilo, eu vou responder vocês, enfim, recomendar o que precisar, então podem ficar à vontade com isso, beleza? Então vamos lá, né? Vou começar aqui com, com o básico do básico, né, que é o Arduino, porque o nosso evento se chama Arduino Day, né? Então a gente tá muito, deixa aqui com um monte de coisa, sem falar do básico aqui, enfim, a primeira oficina do evento, a gente conseguir fazer algo bem, bem completo. Então, né, o nosso Arduino, ele é uma placa de prototipação, né, para quem não não conhece, é uma plaquinha muito utilizada por conta da sua facilidade, então a gente consegue fazer protótipos, né, pequenos projetos de uma maneira super simples, né, e rápida, não envolvendo questões de solda, enfim, conhecimentos de eletrônica avançados, conhecimentos ali, é de montagem de, de peças, então você consegue montar o seu projeto né, de maneira simples, rápida ali, e barata, né, de acordo com que os seus componentes, aí você consegue encontrar pela internet, é, importar com um custo bem legal. Tá? Então, é basicamente o nosso Arduino, né? ele também tem uma comunidade muito interessante, então você consegue encontrar na internet diversos projetos, você consegue encontrar... Diversos grupos, comunidades que fazem, oficinas que fazem projetos, que desenvolvem junto com você. E isso é muito interessante, tá? Então, essa comunidade ao, ao redor do Arduino é que promove, por exemplo, esses eventos como a gente tem por aí o Arduino Day. Né? Então, o Arduino Day é uma, basicamente uma data e que as comunidades, as pessoas que fazem dessa data um evento. Né? Então, vocês podem ver como aqui a gente está num evento de Arduino Day, né? que é reflexo dessa comunidade, enfim, de toda essa história do Arduino. Beleza? Então, né, mostrando aqui para vocês, uma imagem ficou um pouco melhor, né, a nossa plaquinha Arduino, um Arduino Uno, né, o nosso símbolo do Arduino, que ele é uma plataforma, né, ele é um hardware open source, então vocês conseguem encontrar toda a documentação, diagrama, enfim, projeto para vocês estarem modificando, criando a sua versão, entendendo como é que funciona, tudo na internet, tudo no site aí completinho. tá? Então, acho que é muito legal para quem está começando a estudar, começando a ver um pouquinho mais sobre isso, enfim, vocês encontrarem, suporte essa documentação, é muito legal, tá bom? É, então, vamos lá, né? E vamos entrar aqui no nosso assunto de hoje, né? O nosso assunto aqui de hoje, é, vamos falar um pouquinho de IoT. Por que, que eu trouxe IoT, né? Por que, que eu, a gente vai falar disso aqui hoje, o que isso aqui tem a ver com Arduino, e, enfim, tipo, muito mais coisa. Para começar, né, para quem ainda não não pegou muito bem, está conhecendo agora esse mundo ou já até mesmo já teve contato, mas ainda não entende o que a é IoT ou enfim o que que significa, nossa internet das coisas, né, a IoT é a sigla de Internet of Things, né, que basicamente tem esse conceito da gente colocar coisas conectadas à internet. E por que, que a gente chama de coisas, né, é justamente por essa questão pode ser qualquer coisa então desde você ter na sua casa uma lâmpada inteligente você ter uma tomada você ter ali uma geladeira um microondas uma cafeteira então tudo isso quando está conectado à internet né está conectado a uma rede ou a gente tem a nossa proliferação da internet das coisas né então esse conceito aí que está crescendo muito mais agora na, nas casas nas residências enfim é, edifícios comerciais para facilitar né e enfim trazer um pouco mais de conforto para todos esses ambientes, né? então dá para a gente fazer inúmeras coisas e a gente vai entender um pouquinho mais disso aqui mais para frente, que eu trouxe alguns exemplos bem legais, tá? Então, basicamente, né, quando essas coisas a gente monta as famosas casas inteligentes, então uma casa inteligente, ela está ali associada ao nosso conceito de internet das coisas, onde eu tenho a minha casa inteligente, onde eu tenho dentro da minha casa dispositivos inteligentes, né, que estão seguindo o nosso conceito de IoT, de internet das coisas, né, e assim, como aqui na imagem, né? vocês podem estar vendo, nós temos basicamente qualquer item que você tem na sua casa. Então, desde o seu quarto, a sua sala, a sua lavanderia, a sua cozinha, a sua garagem, enfim, tudo dá para a gente trabalhar com essas coisas e fazendo uma casa inteligente. É, e aí, né, qual é essa, esse grande cenário né, do IoT? Aqui para a gente, falando de uma oficina, de um lado um pouco mais técnico, né, eu acho que vocês estão interessados. A gente... Tem né, essa comunicação de dispositivos. A gente tem basicamente né, todos os nossos dispositivos, nossa casa conectados à internet. Então, se eles estão conectados à internet, eles estão se comunicando. Né? Então, eu consigo, através dessa comunicação, fazer algo. Então, eu posso falar com que eu quero que a minha lâmpada acenda, eu quero que a minha cafeteira ligue, eu quero que o meu ar-condicionado ligue ou desligue. Então, tudo isso, né, aqui por trás dos panos para a gente, é o nosso IoT, que é o que a gente vai estar tá explorando um pouquinho mais hoje, né, ali a fundo. Então, vamos lá. E aí... O grande boom né, do IoT, o grande boom das casas inteligentes chegou com as assistentes virtuais. Né? Então quando a gente teve esse boom de Alexa, de Siri, é, de Google Now, de Cortana, a gente teve o boom das casas inteligentes, né? porque quando a gente começa a montar uma casa inteligente com nossos dispositivos, você pode, né, com seu celular, com algum botão, com alguma rotina, acionar esses dispositivos, fazer algo, enfim, é super legal. Porém, quando você implementa né, um, um assistente virtual, você consegue dar comandos de voz e fica tudo muito mais simples. Né? Então, um, o nosso conceito de IoT já é trazer esse conforto, já é trazer essa praticidade no dia a dia. Você eleva mais ainda esse nível quando você coloca né, um assistente virtual. E aí a gente pode estar falando de qualquer assistente virtual no mercado. Né? Hoje nós temos Alexa, da Amazon, nós temos Siri, da Apple, nós temos o Google Now, do Google, estamos acortando a Cortana, da Microsoft. Ok? Então. Basicamente, né, a gente fecha aí o que a gente precisa para ter uma casa inteligente mais completa, né, um pouco mais prática e tudo mais. E aí agora, né, quando a gente fala de assistente e, e vê a, a, a, aquelas peças ali, aqueles dispositivos, fica um, uma grande dúvida né, que muita gente acaba tendo e, enfim, é, é comum, né, porque a gente tá tão rápido isso hoje em dia a gente acaba não entendendo muito bem então eu peguei aqui o exemplo tá do, do dispositivo da assistente virtual da Amazon até porque né a gente vai falar de AWS enfim tá um pouco associado então ele fez aqui o, o, o tema mesmo e né já para tentar é, simplificar essa dúvida para vocês basicamente nós temos né assistente virtual a assistente virtual ela é basicamente né como o próprio nome diz virtual então quando a gente fala de uma Alexa da Amazon, quando a gente fala de uma Siri da, da Apple, nós estamos falando da assistente virtual, né? Então, basicamente da tecnologia, da inteligência artificial que roda ali para poder a gente conseguir executar os nossos comandos, para que a gente consiga executar as nossas rotinas, tá bom? E, e os dispositivos, de fato, que nós temos né, na nossa casa, que a gente pode espalhar os nossos cômodos, são apenas dispositivos. Né? Então, você ter ali um, um dispositivo da Amazon, por exemplo, como esse aqui, o Echo, né? ele vai estar conectado à Alexa e a Alexa que vai conseguir fazer, é, enfim, todos os comandos que você der para ela. Então, o dispositivo em si não é a sua Alexa, né? então você ter um, dois, três dispositivos na sua casa apenas aumentam ali a cobertura de você conseguir dar um comando por voz, de você conseguir receber alguma notificação, de você conseguir ter interação com a inteligência artificial, né? com a assistente virtual. Então o nosso dispositivo ele é um meio, né? então todos aqueles que eu mostrei aqui anteriormente, né? inclusive esse aqui, da tá? Amazon é o nosso dispositivo para que a gente consiga acessar a assistente virtual virtual. Então acho que isso é uma dúvida que fica aí, não fala, ah, eu comprei uma Alexa, eu comprei é, três Alexas, você comprou três dispositivos que estão conectados à Alexa, né, então acho que fica, essa questão é bem legal a gente poder entender, porque isso aqui vai ajudar a gente no nosso projeto e vai conseguir ajudar vocês a montarem a, enfim, a casa inteligente, a guarda inteligente de vocês, tá bom? E aí, né, a grande sacada disso é que você também não precisa de um dispositivo desse, né? Você consegue através do seu celular, por exemplo, aqui seguindo um exemplo da nossa Alexa, né, ter ela no aplicativo. Então, você baixa o aplicativo, ela vai estar ali no seu celular, tá? você não vai precisar de um dispositivo de comunicação, o seu próprio celular vai servir como esse dispositivo de interação com a sua assistente virtual. Então, você consegue, tanto através do meio físico, ali dois dispositivos próprios, no caso, os Ecos, né? é, também como pelo seu aplicativo no celular. Então, a... Ah, longe de um dispositivo, ah, eu tô fora de casa, ou enfim, tem um dispositivo em um, em um cômodo, em outro não, você pelo seu celular consegue acessar facilmente, tá bom? Isso aqui, né, como eu falei pra vocês, eu trouxe a questão do do tema da Amazon, né, o tema da Alexa aqui, porém, é, é aplicável a qualquer outro, se vocês tiverem, ah, eu tenho um Google Home na minha casa, tenho um Google Nest, né, vocês têm o um dispositivo, e quem faz ali, de fato, assistente virtual do Google, né, você consegue também executar pelo seu celular, você consegue fazer por um dispositivo físico, né, como o Google Nest, o Google Home anteriormente, ok? Então, acho que é um ponto bem legal, e, enfim, eu vejo muita gente com dúvidas, então a gente já começar aqui tirando as dúvidas, enfim, entendendo tudo de... É, assistentes virtuais. E beleza, né? Então, como eu falei, a gente tem assistente virtual e a gente tem os nossos dispositivos inteligentes. Mas o que, que são esses dispositivos inteligentes que eu posso colocar na minha casa, né? Que muita gente fala. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Que são os mais comuns, são os mais genéricos, para que você possa fazer pequenas adaptações, né? Então, por exemplo, você pode colocar uma fechadura é, inteligente na sua casa. Ah, mas por que que me serve uma fechadura inteligente. Além de você ter ali o controle né, de acesso, em vez de ser com chave, você tem com senha, com biometria, você consegue trancar e destrancar através do aplicativo por um comando de voz, você consegue verificar se ela está aberta, se ela está fechada, então tudo isso a gente consegue fazer com um dispositivo, por exemplo, de uma fechadura inteligente, mas também nós temos interruptores, né? então ah, eu quero controlar as luzes da minha casa, eu quero controlar as luzes do meu quarto, nós podemos fazer isso com um interruptor e ele vai fazer esse papel né, de controlar, de ligar e apagar as luzes, né, tanto via aplicativo, quanto via comando de voz também. E nós podemos colocar tomadas inteligentes, né? então você tem algum algum aparelho na sua casa, ah, eu quero que ele desligue, ligue quando eu falar tal comando, eu quero que programe um horário para ele ligar, desligar. Né? Então a gente pode fazer isso com as tomadas inteligentes. Então esses pequenos dispositivos, né, junto com a, o grande boom das assistentes virtuais aqui no Brasil, fazem com que hoje o tema de IoT, né, o tema de casa inteligente se, esteja muito em alta. Então hoje vocês podem ver que vocês encontram dispositivos de inúmeras marcas, né, preços diferentes e muita gente falando sobre isso. Porque hoje, além de ter essa facilidade de você conseguir fazer com que o seu cômodo fique inteligente, com que a sua casa fique inteligente, é muito fácil a gente ter acesso a esses dispositivos. Tá? Então aqui eu dei um exemplo para vocês de dispositivos mais simples, né, que vocês podem utilizá-los com aparelhos comuns dentro da sua casa, com enfim coisas mais comuns, né? Mas também podem encontrar coisas mais específicas. Então, nós temos hoje cafeteiras, né? Que elas fazem ali todo o controle do seu estoque de café, né? Acho que isso é muito muito bacana. E aí você consegue, é, de acordo com o que está chegando no seu fim. Do estoque de café, né? Ela automaticamente, claro, você permitindo, enfim, configurando isso certinho, ela já faz um pedido de café para você, né? E quando você receber, é mais ou menos quando o seu, o seu estoque vai estar já no finzinho. Então, automaticamente você não precisa se preocupar com nada, você vai só consumindo. E ela mesma faz todo esse fluxo para você, né? Claro, você permitindo, enfim, colocando lá. Uma todas as configurações, porém é uma facilidade, se você esquece de comprar, ou ah, vou comprar tal dia, enfim, ela já vai fazer isso para você, assim como a gente tem, né, desde um, um tempinho atrás aí, com a, a, a grande proliferação de papais eletrônicas, né, que você tinha lá, ah, é, detectar movimentação, detectar um barulho, ela libera o alto falante para você, ela libera algum vídeo, dependendo da babá eletrônica. E aí a gente consegue trazer isso para outros aparelhos. Enfim, já temos geladeira, já temos hoje cafeteiras, a gente já tem hoje próprias televisões, né, que tem alguns é, algumas funcionalidades de ligar automaticamente, de ligar automaticamente. Enfim, temos bastante coisa. Então isso aqui hoje você já consegue montar a sua casa, a gente vai ver um pouquinho mais as é, recomendações isso aqui, algumas dicas que eu trouxe para vocês começarem nesse mundo, que eu acho que é bem bacana, tá bom? É só, jogando aqui também, um tema muito legal, é, assim, de acordo com, com essa pandemia, né, enfim, todo mundo que a gente está vivendo, é, eu comecei a colocar, né, na minha casa, é, dispositivos assim, e, enfim, eu, eu, eu digo para a experiência própria que é a melhor coisa do mundo, não precisa levantar para mais nada, né? Então, quero ser luz, quero apagar, ligar condicionado, televisão, é a melhor coisa do mundo. Tá? Então, assim, indica mesmo de quem está que fazendo aqui, galera, é muito bom. Mas vamos lá. E aí, já falamos do nosso Arduino, já falamos do nossos dispositivo inteligente, já falamos do nosso IoT, vamos falar da nossa AWS, que é o segundo tema da nossa oficina aqui hoje. Né? Então, a nossa AWS, né, abreviação de Amazon Web Services, é a nossa Cloud. Né? Nós falamos conce conceito de computação em nuvem, né? feita aí pela Amazon enfim hoje a gente consegue encontrar na AWS diversos serviços né de computação em nuvem para você trabalhar com desenvolvimento trabalhar com inteligência artificial trabalhar com dados trabalhar com inúmeras frentes de tecnologia tá e assim também como IoT que tem um serviço muito legal para a gente tá então é esse é um dos motivos né que a gente vai estar tá vendo que a AWS hoje em dia está sendo supermente é, enfim, utilizada, né, tem aí um, um, uma alta concentração de serviços, uma um boa disponibilidade de serviços, super simples de trabalhar, então a gente vai trabalhar com a AWS na nossa oficina hoje, ok? É, mas aí, né, vamos entender aqui como a gente vai chegar nessa AWS, né, vamos entender aqui como a gente vai começar até lá. Então, é, basicamente a gente tem né, o nosso Arduino é, né, no fluxo mais comum, você tem o Arduino ali, tem né, o nosso cabinho USB, a gente conecta o nosso computador, tem a nossa Arduino IDE, essa nossa Arduino IDE, a gente faz ali o nosso código, o programa, né, a nossa sketch de fato, faz o upload para né, o nosso Arduino, o nosso Arduino está rodando o nosso código, né, tranquilinho, perfeitinho. E aí, quando a gente começa a falar nessas coisas, né, a gente começa a falar de dispositivos inteligentes, a gente precisa ter a internet. Né? Então... A internet em si, nós podemos tirar do próprio computador que a gente está com o nosso Arduino conectado, então nesse exemplo aqui, eu estou com o meu Arduino né, em um notebook, e esse notebook ali, ele está com a internet e a gente pode estar manipulando, né, já fazendo ali o uso do meu, do meu Arduino né, junto com o meu computador. Mas como isso, né? De fato, a gente pode estar utilizando alguns protocolos, a gente pode estar utilizando algumas bibliotecas, né? E aí já vou deixar aqui para vocês uma coisa bem legal que é esse tema daqui. Eu falei na minha oficina passada do Arduino. Do ano passado, tá? De como a gente faz isso aqui, tudo do zero, tá? Até o nosso Arduino comunicar com o nosso computador. Enfim, ter acesso à internet e ter todo esse fluxo, né? Do zero. Então, já fica aí, tá? Assistirem a gravação do ano passado para vocês conseguirem já, quem quiser, fazer isso aqui do zero de uma maneira um pouco mais manual, um pouco mais ali é, com código por trás dos panos, tá bom? Mas aqui, hoje, né? O que a gente vai fazer? No nosso Arduino, nós podemos colocar a nossa famosa Shields, os né? nossos famosos módulos para aumentar, digamos assim, o poder, né? aumentar ali, as funcionalidades do nosso Arduino. E nós temos módulos de internet, módulos de Bluetooth, módulos de inúmeras é, funcionalidades para acrescentar ao nosso Arduino. Né? E o módulo que a gente vai trabalhar aqui hoje é o nosso módulo de internet. Então, eu vou tirar, né? Eu não vou precisar dessa parte do computador e a gente vai conseguir utilizar simplesmente o nosso Arduino de fato. Né. Só que isso, né? A gente poderia fazer, mas a gente vai dar um passo ainda, né? Um pouco mais à frente, né? Então, em vez de eu fazer esse fluxo aqui, né? Com o Arduino e mais um shield, nós vamos utilizar uma outra plaquinha, um outro microcontrolador beleza? Então aqui é todo o passo como vocês estariam fazendo utilizando o nosso Arduino conectado ao computador, né? Nós vamos falar do nosso Node MCU, né? o nossa famosa, nosso famoso microcontrolador ESP8266, né? Então, o que que é esse outro microcontrolador, né? O Node MCU, ele é essa plaquinha aqui, né, só muito amigável e que essa plaquinha aqui, ela já vem com o nosso módulo de Wi-Fi integrado. Então, eu não preciso ter uma placa Arduino, né? E ter aqui uma placa, um uma shield de internet, né? Um shield de Wi-Fi para fazer essa comunicação. Então, o nosso NodeMCU já vem com tudo isso aqui. Tá, mas é, um dos motivos que eu escolhi o NodeMCU, tá? Primeiro, que ele é muito mais fácil da gente manipular. Então, eu tô aqui com o meu, né? Olha só, vocês estão vendo aqui. É muito mais fácil de eu mostrar para vocês na câmera também do que eu estar com uma placa muito grande e com uma shield ainda, então mostrar para vocês ficaria bem mais difícil, né, acho que ficaria bem mais é, complicado vocês entenderem o que está conectado ali, enfim, daria um pouco mais de trabalho da gente fazer remoto, mas também porque vocês encontram essa plaquinha facilmente na internet, então entre o preço dela e o preço de uma shield de internet para o Arduino, vocês conseguem comprar é, a plaquinha aqui, que ela já tem todo esse papel. Então, ah, não tem o Arduino. Ah, você pode partir direto para o um Node MCU. Ah, tem um Arduino. Ah, eu vou comprar um módulo de Wi-Fi. Ah, não consegui encontrar. Pode partir para o nosso Node MCU. E o que, que o Node MCU, né? Ele é de fato. Ele é o nosso microcontrolador. Então, ele tem o papel do Arduino com o nosso módulo de Wi-Fi. Então, ele já consegue se conectar à sua rede Wi-Fi sem precisar de nada. Simplesmente com essa plaquinha que eu mostrei aqui para vocês, que está no nosso slide. Tá bom? E essa plaquinha. Minha, né, é esse modelo específico que eu estou mostrando para vocês aqui. Que é o meu, né? Ele é o ESP8266. Tá é, hoje em dia. Nós já temos um outro modelo né, que é o SP32. Né, o SP32 é um upgrade desse nosso Node MCU. Né, que ele já vem não só com algumas configurações né, mais potentes, ele tem um hardware um pouquinho mais potente do que o ESP8266, é, mas também ele já vem com outro módulo, que é o um módulo de Bluetooth integrado. Então, esse daqui ele não tem, né, tem somente Wi-Fi, e o nosso ESP32 ele já vem com Bluetooth. Então, para vocês precisarem aí, né, para comprar, vocês podem ver esses dois modelos e ver qual mais atende vocês. Tá bom? Como a gente aqui só vai precisar mesmo do Wi-Fi, ou se eu precisar conectar à internet, o nosso ESP8266 já atende muito bem. Mas caso estejam querendo comprar pensando no futuro, já podem partir com o ESP32, porque já é, digamos, upgrade, substituição desse nosso modelo aqui. Aqui, né, o que a gente encontra nessa plaquinha aqui, que é tão né, pequenininha, enfim, com todo o nosso, nosso conteúdo, né, é, em uma só plaquinha. Nós vamos ter, né, quem aí já, já viu, né, já teve contato com o nosso Arduino né, no modelo aí da plaquinha Nano, né, onde a gente faz uso dele né, plugado a uma protoboard e você consegue ter ali tudo conectado, é né, o mesmo conceito do MCU. Então, na verdade, é que nós não temos né, os nossos conectores de tipo fêmea, né que a gente recebe ali o, o, o nosso jumper né ou consegue... De, colocar aquele conteúdo para fora, né? um jumpear ali para uma protoboard. Aqui, as saídas já são para serem conectadas a um protoboard ou em outro tipo de jumper, né? Então, nós vamos ter aqui todos esses pininhos, né? Não sei se aqui na, na imagem vou botar um pouquinho para vocês aqui. Na parte de baixo, olha só, nós temos esses pininhos aqui, né? E eles vão ter todas as conexões que nós encontramos também no nosso Arduino. Então, aqui eu tenho... Toda a parte de energia, né? Então, nossa famosa 5 volts do Arduino, aqui é 3.3 volts. Nós temos nosso ground, nós temos as conexões numeradas, né? Enfim, eu tenho um, um ledzinho aqui interno, eu tenho o chipset de módulo de Wi-Fi. Enfim, eu vou encontrar tudo aqui que eu preciso, né? Botão de reset, botão de flash, para que a gente consiga é, trabalhar somente com o nosso NodeMCU. Né? a entrada né, do, dessa plaquinha aqui, do nosso ESP8266, é uma micro USB né? então para quem está acostumado com o Arduino mais comum, o Uno que é aquela entradinha lá, USB mais estilo de impressora né? esqueci agora o nome dessa, dessa conexão, mas aqui você tem uma USB comum, tá? Carregador de celular funciona perfeitamente, beleza? A USB mais é, antiga, nós falamos o V8, né? Não é a USB-C ainda. Se eu não me engano, a SP32 ela já vem com a USB-C, ok? Vamos avançando. E aí, né? O outro ponto também muito legal de trabalhar com o NodeMCU é que ele é totalmente compatível com a nossa ideia do Arduino. Então, eu não preciso é, de uma outra IDE, eu não preciso de um software específico, eu não preciso de uma linguagem específica, eu consigo trabalhar com ele na minha ideia de Arduino comum. Né? Então, tenho a minha ideia de Arduino, trabalho, eu posso simplesmente eu, trocar a placa e trabalhar com o NodeMCU sem nenhum problema, né? apontando a sua porta, apontando aqui qual é o modelo de placa, se é o seu sp 8266 se é o seu sp 32 a gente consegue trabalhar normalmente. Então, muito mais fácil para quem já mexe com a Arduino aí, consegue manter a mesma ferramenta sem nenhum problema. Beleza, galera? Ele também tem um software, tá, proprietário, que a gente consegue trabalhar. É, você consegue trabalhar com a linguagem Lua, né, para poder fazer uso do seu NodeMCU, porém, a gente fica muito mais... É, prático, prático, né? é muito mais encontrado a gente trabalhar com o nossa ideia do Arduino, com a nossa sketchzinha, enfim, do que com Lua é, é, e uma ideia proprietária, ok? Vamos avançando. Aqui eu tenho para vocês o nosso SP32, tá? Então, tem mais imagem aqui, eu coloquei uma tabelinha aqui, tá? Só para fins de curiosidade desse upgrade que nós, nós tivemos, né? De uma versão... Para outra, então vocês encontram aqui né, o nosso módulo de Bluetooth, Coreão é 4.2, nós temos ali né, o upgrade de é, nós temos o upgrade de hardware, né, é, tanto aqui de SRAN, nós temos é, implementação de alguns sensores, parte de comunicação de microcontroladores, então tudo isso a gente teve esse upgrade aqui para essa nossa versão. Ok, então aqui nosso módulo de Wi-Fi. Ele já, com o tempo, o nosso projeto não precisa. Porém, se você tiver esse daqui, você pode ver o conteúdo da sua oficina e fazer sem nenhum problema. Ok? Beleza, agora vamos falar da nossa cloud. Né? Já falamos do nosso hardware, já falamos aqui do que a gente precisa, nosso dispositivo inteligente. Agora vamos fazer a outra ponta, né? A nossa ponta de cloud de fato. E aí, né, a gente vai. Trabalhar basicamente com o um conceito que a gente já deve ter ouvido falar, né, que é o nosso MQTT. O nosso MQTT ele é esse protocolo de comunicação, né, basicamente um pub-sub, né, que é um um subscriber, e a gente consegue fazer essa comunicação de dispositivos. Né? E, Enfim, é, o MQTT ele é muito famoso para a gente poder trabalhar com os nossos conceitos de é, internet das coisas, enfim, de IoT que ele tem justamente essa característica, você consegue ter uma ponta de hardware, né? então no nosso caso o NodeMCO, um Arduino com a x de Wi-Fi, e você consegue ter ali um, uma outra aplicação, um aplicativo, a gente vai falar um pouco mais para frente aqui, de um, um uso de um assistente virtual para se comunicar com esse MQTT e esse MQTT se comunicar com o seu dispositivo. Então a gente tem aí essa comunicação, né, no estilo pubsub, onde você tem um ouvinte ali, né, um subscriber para conseguir realizar a sua ação. OK? Então esse que é o MQTT, o protocolo aqui vai rodar por debaixo dos panos. E aí vem, né, até uma pergunta que deve estar se perguntando, tá, mas eu já vi MQTT, eu já vi oficina de Arduino com MQTT, o que que tem aqui de diferente, né? É o nosso uso da AWS. Então, aonde a AWS entra nessa história? Né? A gente, beleza, vimos que é hardware e MQTT. Mas e aí? Né? O que, que tem de diferente aqui? A nossa AWS, todos os serviços que ela tem, ela tem um, tipo, um serviço chamado de AWS IoT. Tá? Então, é um serviço específico para a gente trabalhar com dispositivos inteligentes e com a montagem de dispositivos é mas makers, né, que a gente mesmo vai trabalhar aqui. Então ela oferece suporte para todo o nosso fluxo né, de comunicação envolvendo MQTT por debaixo dos panos. Né? E o que, que isso é legal para a gente? Quando você utiliza né, apenas o um protocolo ali com o seu Arduino, você precisaria hospedar em algum lugar. Né? Então, você, né, muita gente faz colocando no um Raspberry Pi na sua casa, colocando no seu próprio notebook, né, e você tem no seu dispositivo e a sua outra ponta ali, um aplicativo, um site, ou até mesmo no seu dispositivo inteligente, né? Se comunicando através dessa rede, né, mas interna. E aí você tem a né, necessidade de, de, de ter uma um hospedagem, isso aí, configurar em outro lugar, ou se não, montar a sua Raspberry Pi, montar o seu servidor, e a AWS, a gente fala que abstrai isso. Né? Ela consegue ter tudo isso para a gente de uma maneira muito simples, de uma maneira muito fácil de conseguir implementar com o nosso projeto. Então, utilizar o serviço né, de AWS IoT traz para a gente essa grande facilidade, essa grande praticidade. Tá bom? Então, é um dos motivos que a gente conhece então, e começa a trabalhar com a AWS IoT e também outros né, benefícios, que é a comunicação com os outros serviços da AWS. Então, como eu falei para vocês, né, a gente tem serviço para trabalhar com inteligência artificial, com dados, com desenvolvimento, enfim, com bastante coisa, a gente pode fazer uma integração. Né? Então, vamos falar aqui de uma integração simples. Né? A gente pode fazer, por exemplo, uso de uma câmera, né, uma câmera aí que a gente pode colocar um, um, um sensor de, de câmera no Arduino né, ou no Raspberry Pi. E você tem a captura ali da, daquela imagem em tempo real. Aquela imagem é enviada para a AWS, né, e onde há um serviço de reconhecimento de imagem chamado Recognition, né, e você consegue ter ali o mapeamento daquela, daquela imagem, né? E se você tiver, por exemplo, um banco de imagens, né, que são Vamos colocar uma situação de pessoas autorizadas. Né? E aquela imagem que o Recognition recebeu, ele encontrou né, familiaridade com uma imagem do seu banco de imagens, ele consegue se comunicar com a AWS IoT, né? então ele consegue se comunicar lá com o serviço de IoT, e o AWS IoT consegue falar com o seu dispositivo. Então ele pode falar com o seu dispositivo, por exemplo, o nosso NodeMCU, para ele destravar a porta ou para ele abrir o portão da garagem, ou para ele levantar a cancela, enfim. Então, a gente consegue fazer um projeto, né, pegando diversas pontas de tecnologia, utilizando somente AWS. Então, esse é um dos motivos né, pelo qual trabalhar com, mesmo que seja MQTT na AWS, fica tão interessante, tá? Mas aí, muita gente já fala, né, é, beleza, já via AWS, enfim, bacana, tem muito serviço e tal, porém, a AWS, né, é paga, a gente tem que ir lá criar conta com o nosso cartão de crédito, a gente precisa é, fazer ali um, um cadastro obrigatório, vai ser cobrado por tempo que a gente está utilizando, isso aí vai ficar caro, não vou conseguir estudar isso, né, então aqui é muito legal quando a gente já acessa a documentação, né, com é, o foco aqui no serviço de IoT, ele já tem um botão para gente muito interessante, que é comece a utilizar gratuitamente, né, mas como assim usar gratuitamente, né, quando você é, acessa, né, a sua AWS, quando você cria a sua conta, você tem direito a um benefício chamado AWS Free Tire, né, e esse Free Tire, eu vou explicar um pouquinho mais para frente, cobre o nosso serviço de IoT, então... Olha só que legal, aqui vocês têm né, a descrição do que, que é o AWS IoT. Então, né, basicamente isso que eu falei para vocês, enfim, de uma maneira um pouco mais técnica, né, de uma maneira aqui um pouco mais é, burocrática como a AWS coloca nas suas documentações. Mas então, né, é, deixa eu voltar aqui um, um pouquinho, o nosso AWS IoT ele é coberto pelo nosso Free tire, né? E o que, que o free tire, ele é? basicamente oferecer aquele serviço gratuito, né, então a gente encontra algumas limitações para que a gente consiga utilizá lo de maneira gratuita, então não vai ter essa de, ah, vou ser cobrado, ah, não vou conseguir testar, não vou conseguir estudar, você vai sim totalmente gratuito, tá, com umas limitações, então só ficar atento às limitações, eu coloquei todas aqui no slide, para que a gente possa é, fazer uso totalmente sem é, problemas, enfim, surpresas no final do mês com o pagamento, tá? E aí vamos colocar as peças nos lugares aqui. Nós temos o no, nosso node MCU. Nós temos então, a AWS, na AWS a gente tem o IoT. E aí a gente tem uma outra ponta, né? É como eu falei para vocês, o MQTT, ele é esse protocolo de pub sub, né? Então eu preciso de uma ponta e de outra ponta. Uma ponta, né, é o nosso dispositivo inteligente, é o nosso node MCU. OK? A nossa AWS IoT ela vai se comunicar com o nosso Node MCU sem nenhum problema. Mas também nós temos a nossa outra ponta, que é como você vai interagir com o seu serviço, como você vai interagir com o seu dispositivo inteligente. Então, nesse fluxo aqui né, que nós temos, a gente pode fazer inúmeros projetos. Então, vamos imaginar que o no nosso Node MCU eu tenha, por exemplo, um sensor de luminosidade. Né? E aí, esse sensor de luminosidade. De acordo que eu coloquei para que chegasse a tantos lumens, né, o meu ambiente, ele me enviasse um SMS para o meu celular, né, enviasse um e-mail para mim. O meu Node MCU vai estar trabalhando ali como uma ponta né, de sensor, então o nosso sensor de luminosidade vai estar ali, nosso Node MCU vai detectar, opa, chegou no, na quantidade de lumens que a é, minha configuração está pedindo, então já escureceu, por exemplo, já anoiteceu ou faltou luz, né você é, vai ter ali essa configuração que vai enviar para o seu AWS IoT, né? Então foi detectado ali na ponta, e enviou para o seu AWS IoT, o AWS IoT recebeu o que que ele sabe, né? Ah, eu preciso então nesse momento aqui fazer um a, a, disparo de um SMS. Então ele vai lá, pode utilizar o serviço de disparo de SMS da Amazon e, e enviar um SMS para você sem nenhum problema, ou se não você agora, na ponta, né, com o seu dispositivo, com o seu celular, com o seu computador, pode fazer, ah, eu quero agora ligar as luzes lá da minha, da minha garagem, as luzes lá do meu é, espaço. Você vai, né, pode fazer ali uma interface gráfica, a gente pode fazer um aplicativo, se comunicar com a AWS IoT, né, se comunicando com a AWS IoT, a gente vai conseguir se comunicar com o nosso dispositivo. Então, ele vai falar com o nosso NodeMCU, que o nosso tom de MCU, por exemplo, poderíamos ter relays, né conectados ali para cortar o fornecimento de energia daquelas luzes, ou a gente poderia ter algum tipo de é, tomadas inteligentes, né, onde você está cortando a, a corrente daquelas tomadas, enfim, dá para a gente ter alguma é, fonte né, de comunicação ali com o nosso tom de MCU que né, interage com a rede elétrica e corte fornecimento, como, por exemplo, um relé. Então, nesse nosso fluxo aqui de comunicação, nesse nosso diagrama, né, nessa nossa arquitetura, a gente consegue fazer inúmeros projetos. Né? E aí que vem uh, o uso do AWS IoT né, com esse outro serviço da Amazon. Então, a gente pode fazer integrado com reconhecimento de imagem, a gente pode fazer integrando com disparo de SMS, disparo de e-mail, né? trabalhar com arquivos, dá para a gente fazer bastante coisa. Então, aqui agora, né, a gente já consegue entender o que, que de fato acontece quando a gente compra um dispositivo inteligente? Quando a gente compra um dispositivo inteligente, é isso aqui. Você tem o aplicativo daquele seu dispositivo. Ah, comprei uma lâmpada da marca X. Você tem o aplicativo. Você tem a lâmpada. Então, você tem a lâmpada e o aplicativo, as duas pontas. E o servidor que recebe essa comunicação. Então, você consegue, no seu celular, rodar um comando, vai para o servidor e o servidor fala com o seu dispositivo. É isso aqui por trás dos panos, né? Isso aqui que a gente vai simular hoje. Ok. E aqui né, que vem a nossa grande é, sacada, né, enfim, vem a, a parte divertida né, de falar de dispositivos inteligentes. Quando a gente tem né, esse nosso fluxo aqui, a gente consegue integrar com o nosso assistente virtual. Então, por exemplo, o nosso dispositivo aqui de comunicação, né, ele pode ser um é, dispositivo de assistente virtual, pode ser um, um Echo Dot da Amazon, pode ser um Echo Show, né, pode ser um Google Home, Google Nest da do Google, Google Now, e tudo isso a gente pode utilizar como fonte, né? então tem um comando por voz, esse comando acessou o AWS IoT, nosso AWS IoT se comunicou com o nosso dispositivo, ok? Então, esse é o nosso fluxo aqui, que a gente vai estar tá vendo um pouquinho mais por trás, e como a gente faz ele né, de fato. Acho que essa parte aqui é bem, bem legal, deve ter surgido bastante dúvidas aí, mandem aí, que depois a gente faz um, um momentinho para responder. Okay. E aqui, né, como eu falei para vocês, é o nosso free tire. Né? Então, para todo esse fluxo que eu falei para vocês, nós vamos precisar de alguns serviços. Né? E esses serviços, nós vamos encontrá-los aqui no nível gratuito da AWS, né? que é o nosso famoso free tire. Então, a gente encontra algumas limitações de tempo. Então, olha, ficam disponíveis gratuitos durante 12 meses, né? ou às vezes, Vai ser gratuito para sempre, com uma limitação de uso. Né? E aí, se a gente for lá na nossa parte né, de busca de serviço AWS e procurar pelo nosso IoT, né, nós vamos encontrar que todos eles aqui são cobertos pelo nosso Free Tire, né, com as suas limitações. Então eu posso ter. 2.500 eventos de é, AWS IoT, eu posso ter três dispositivos, né? a gente vai ver esses dispositivos tudo isso aqui, né? Eu posso é, trabalhar com 250 mil mensagens, né? Então, basicamente essas comunicações ali pub/sub do MQTT. Então, a gente tem bastante serviço disponível, né? Tem bastante carga aqui para poder trabalhar sem nenhum problema, sem preocupações com a conta no final do mês. Ok? Então, esses podem ficar despreocupados, acho que isso aqui é bem legal falar o que muita gente acaba não se encorajando a fazer por conta das limitações, enfim, podem é, fazer sem problemas e aí, né? vamos para o nosso projeto de fato Que aqui agora eu vou mostrar para vocês na AWS né, todo esse fluxo aqui e mostrar né, o código que a gente vai ter que mandar para o nosso NodeMCU né, o que a gente vai fazer aqui em toda essa comunicação é, em tempo real Ok? Então agora a gente vai partir para o nosso console da AWS. Quem ainda né, não tem a conta na AWS, quiser ir criando, vocês podem ir criando aí, tá? É, basicamente vocês vão acessar lá é, o site da AWS, vão se cadastrar. Ele vai pedir um cartão de crédito tá, internacional e o que, que vai acontecer? Quando você coloca esse cartão de crédito, tá, automaticamente a conta vai debitar, né, vai fazer uma compra ali para você. Se eu não me engano, de 3 ou é um, um dólar ou são 3 dólares, tá? Não me recordo muito bem. Essa compra é apenas para validar o seu cartão de crédito, e aí ela é estornada, tá? Daqui a uns dias no seu cartão, você não vai pagar por isso. Então, assim que vocês é, fizerem o cadastro, pode ser que tenha esse lançamento, tá? De uma compra de 3 dólares no, no cartão de vocês, mas ela vai ser estornada, tá bom? E aí depois vocês vão ter a conta ativa, e vão conseguir acompanhar a gente aqui lá no console, como é que faz isso, ok? Vamos lá aqui agora, né, para a nossa... É... Essa parte mais mais prática aqui não é não é em slide. Então surgiu uma dúvida. Opa, vamos lá. Estou aguardando aqui. peraí. aí. Uhum. É, Pitanga perguntando se é, precisa fazer o cadastro para acompanhar o workshop. Não, não, não precisa não, tá? Aqui é só, caso você queira, né, seguir o espaço aqui junto ao vivo, tá, com a oficina, mas podem fazer depois, podem pegar a gravação, fazer, enfim, não tem, não tem nenhum, nenhum travamento aqui para continuar na oficina, tá? Que eu vou já mostrar para vocês, mas caso queiram seguir junto, vai precisar desse cadastro, tá bom? Mas podem continuar aqui sem nenhum problema, eu vou estar tá fazendo com vocês aqui com a tela compartilhada, ok? Show, então... Vamos lá, né, vamos lá para a nossa partezinha. Aqui, né, eu já estou no console da AWS, né, então eu já tenho a minha conta cadastrada, eu já loguei, está aparecendo para vocês aí, não sei se estão vendo. É... Já tô aqui com a minha conta, né, então já criei, já tenho a minha conta, já loguei, enfim, tô logado. Esse é o console que a gente vai estar tá, é, encontrando assim que você loga na sua AWS, tá bom? E aqui, né, o que, que a gente vai procurar de fato? A gente vai procurar o nosso AWS IoT, né, então eu já vou jogar aqui um IoT, tá? E você vai encontrar vários é, serviços aqui, né, que são todos aqueles que a gente encontrou lá no nosso... Nossa tabela do Free Tire, né? Nós vamos nesse aqui, IoT Core, né? Então, nosso IoT Core, a gente vai conseguir controlar os nossos dispositivos inteligentes aqui na Amazon, que a gente cadastrar. Tá bom? Então, nós vamos vir aqui nessa opção de manage, né? Que meu a AWS está em inglês, mas vocês vão aqui em Things, né, que vai ser gerenciar coisas né, em português. E aqui a gente vai encontrar os nossos dispositivos, né? Eles chamam de coisas, nossas coisas inteligentes. Né? Então, aqui eu tenho já dois dispositivos é, criados né, anteriormente. E eu vou criar aqui. Com vocês. Então a gente vai vir aqui, tá? Vocês não vão ter nenhum desse aqui, provavelmente, tá? Quem está com a sua conta zerada agora, isso aqui vai vir sem nenhum. A gente vai vir aqui no Create, né? E o nosso Create, a gente vai escolher a opção de registrar um dispositivo simples, né? que é somente um dispositivo, somente no nosso caso, um NodeMCU. Então, eu vou clicar aqui no meu Create a Single Thing, né? E vou dar um nome para ele. né? Então, um nome aqui do meu, do meu dispositivo, eu vou colocar é, Workshop. MCU. beleza, feito isso aqui, aqui agora a gente não vai colocar mais nenhuma configuração, tá, porque a gente vai trabalhar com o padrão do nosso dispositivo, então não vou colocar nenhum tipo e nenhum grupo, vou clicar em next, tá, e aqui ele me pergunta, né, se eu quero atribuir um certificado, né, esse certificado aqui pra gente fazer essa autenticação na, na comunicação com o meu dispositivo, a gente vai trabalhar esse certificado que a gente fazer de uma outra forma que é um pouco mais simples, tá bom, então a gente vai pular aqui, tá? Então, eu vou pular essa parte de configuração de certificado e vou continuar a criar o meu dispositivo. Então, ele já criou aqui para mim, foi criado com sucesso e a gente já encontra aqui ó, na minha listagem o meu dispositivo. Então, eu tenho um workshop aqui, NodeMCU, ok? Esse nosso dispositivo aqui, a gente vai encontrar né, as nossas configurações né, de acesso, nossas configurações aqui de é, comunicação com esse dispositivo, então esse dispositivo agora está registrado na Amazon e a gente agora vai conseguir colocar no nosso código essas configurações e a gente vai conseguir comuni comunicar, né, integrar de fato o nosso hardware aqui, a nossa plaquinha com o nosso AWS IoT, então aqui a gente vai encontrar né, essa opção de interact, né, que como a gente vai interagir com o nosso dispositivo, ok? Então, aqui nós vamos ter a opção de HTTPS, que eu vou explicar para vocês, e o nosso MQTT, que a gente vai implementar de fato, ok? Então, agora, nessa telinha aqui, eu vou deixar aqui é, guardadinho. Esse MQTT, tá, dependendo da versão do console de vocês, pode aparecer é, as URLs aqui, mas a URL a gente vai ver que é um padrãozinho, você vai colocar o nome do nosso dispositivo, tá? Mas ele pode já surgir para vocês aqui, nesse meu conversão mais nova, eles não colocaram, mas se a gente clicar aqui em ler more, documentação, ele vai dizer que é isso, ok? Então, quase essa telinha aqui, não saiu daqui que a gente vai estar tá? voltando com ela aqui de novo, tá bom? Então, agora, né, que eu já tenho a parte da minha AWS quase pronta, faltam alguns detalhezinhos aqui para a gente conseguir terminar, tá? A gente vai agora para o código, né, que é a minha... É a minha plaquinha vai receber para poder se comunicar com o nosso AWS e poder se comunicar com a minha rede Wi-Fi, ok? Então vamos agora para o nosso código aqui. O que que eu fiz, né? Eu coloquei ele aqui no editor de texto no VS Code, não tá na do ideia, porque vai ficar um pouco mais simples, de você, vai ficar um pouco mais fácil de vocês enxergarem o código, tá? E vai ficar um pouco mais é, fácil de eu mostrar aqui também, tá bom? Então aqui, esse é o código, tá? É, como é que esse código aqui funciona? Ele vai fazer toda essa parte de comunicação com a nossa... A nossa rede Wi-Fi e com a nossa conta AWS para o serviço de AWS IoT, galera. Tá bom? Esse código aqui, né? Ele é um próprio exemplo lá do Conexão da AWS, tá? Para fazer esse, esse projeto, né? Essa nossa integração. Então, esse código que eu não desenvolvi, tá bom? Ele é documentação eu só. Fiz alguns ajustes aqui, né? E também coloquei alguns comentários interessantes para que fique mais fácil depois vocês pegarem esse código, lerem e né, conseguirem entender por mais completo. Eu vou explicar ele aqui, tá bom? Passo a passo. Não quis fazer ele aqui do zero com vocês porque podia surgir muita dúvida de escrita, de sintaxe, tá? Mas ele é basicamente um sketch de Arduino com as funcionalidades exclusivas para o nosso Node MCU, tá bom? Então esse daqui, ele é para o Node MCU, para o SP266. Caso vocês estejam utilizando né, o Arduino com AX de Wi-Fi, eu vou colocar o outro código, tá? Eu coloco aqui no, no slide, é, no GitHub e mando para vocês, que é um outro código. Vocês também só vão alterar é, as nossas credenciais, tá bom? Mas ele vai funcionar para vocês. Então, esse aqui é para quem tiver o nosso MCU aqui, a nossa plaquinha, ok? Então, vamos lá, galera. É, aquela telinha que a gente viu ali né, no nosso console da AWS, ela tem as nossas informações para a gente fazer essa comunicação, tá bom? E essa comunicação a gente vai ter que utilizar aqui no código. Então, o que eu enviar para o meu NodeMCU, né, o meu código, no final das contas, ele tem que ter aquelas informações. Então, aqui, né, a, a, a nossa sketch, né, o nosso código, vocês vão ver que nós temos todas as bibliotecas, tá, que a gente utiliza, é, eu estou partindo aqui do ponto, né, que vocês já é, entendam essa parte de trabalhar com bibliotecas é, externas no, na IDE do Arduino, né, então basicamente você ir lá na, na, na IDE, importar a biblioteca como zip, você faz o download do zip e vai trabalhar com ela no seu computador, tá bom? Mas eu vou colocar todas as bibliotecas, enfim, tudo bonitinho para download, para vocês rodarem né, essa, é, esse código aqui na máquina de vocês, tá, sem nenhum problema, tá bom? Então Ufa, nosso código. Sim. Temos uma pergunta. É, Paulo pergunta se o código ele é gerado pela AWS, já com o dispositivo que você criou, é, esse código funciona também com SP32? Opa, boa. É, esse código aqui, né? O que, que vai acontecer? A gente tem um código e a gente vai colocar as nossas credenciais, as nossas configurações, né, para que ele consiga se conectar à nossa conta AWS. Então, a gente acabou de criar lá a conta, o nosso dispositivo, e a gente gerou lá a URL de conexão, né, a gente vai gerar depois lá um, um usuário, para que a gente faça essa comunicação e essa integração com a nossa conta. Então, o código ele é igual, você vai mudar essas informações aqui que eu já vou mostrar para vocês, tá? Esse daqui, ele é do ESP8266, tá? Se a gente vai utilizando o Arduino com a Shield de Wi-Fi, é um outro código, eu vou colocar para vocês também, e o sp 32 ele também pode funcionar com esse código aqui, tá? Só trocando as credenciais também, tá bom? Então, o código, ele vai ser o mesmo, só vai ter essa diferença se for Arduino com o Shield ou sp 32 ou esp 8266, tá bom? Mas é, é só pegar o código e colocar as credências que vai funcionar. Ok? Então, vamos lá. A gente tem aqui, né, basicamente a, a inclusão das nossas bibliotecas. Então a gente tá trabalhando com as bibliotecas aqui para fazer essa comunicação com a AWS, com a rede Wi-Fi, enfim, para trabalhar com o nosso protocolo MQTT de comunicação. OK? Então aqui a gente já encontra, né, essas variáveis aqui, que são as nossas configurações para AWS IoT, tá bom? Então, que variável são essas aqui? Você vai colocar, né, no seu código, a, o nome da sua rede Wi-Fi. Então você precisa ter uma rede Wi-Fi na sua casa e você vai colocar o nome aqui dela. Então, nessa string aqui você vai, por exemplo, colocar se sua rede Wi-Fi fosse teste, o nome da sua rede Wi-Fi. Aqui a gente vai colocar a senha da sua rede Wi-Fi. Então, qual é a senha da sua rede Wi-Fi? 1 2 3 4 5 6, enfim, você vai colocar a senha da sua rede Wi-Fi, tá bom? E aqui ele já começa a pedir as nossas configurações da AWS, né? Então, daquele nosso serviço que a gente acabou de criar lá no console, a gente vai pegar essas informações e vamos colocar aqui. Tá bom? Então, primeiro, a primeira informação que ele pede é o nosso AWS Endpoint, né? E se a gente voltar aqui lá para o nosso navegador, a gente tem aqui, ó, o nosso Endpoint, né? O nosso API Endpoint, olha só, exclusivo desse dispositivo aqui, tá bom? Então, essa URL aqui, galera, ela foi gerada para o meu dispositivo, para a minha conta, tá? Vocês vão pegar a URL de vocês, da conta de vocês, para que vocês possam trabalhar, tá bom? Então, eu vou copiar essa minha aqui. Tá, não tem problema, depois eu vou excluir esse dispositivo, essa URL vai ficar inválida, mas é de vocês, é bom que vocês não espalhem por aí. Tá bom? Então, os gente vai colocar a nossa informação aqui, né, a, a nossa AWS endpoint, e agora ele vai pedir a AWS key e a AWS Secret, né? O que, que são essas informações? Para ele conseguir validar que esse endpoint, né, pertence a você, pertence à sua conta, ele vai pedir um login da sua conta, né? Ele vai pedir ali para você se comunicar com a conta que você gerou esse endpoint. E para isso, né, a gente vai precisar criar uma, um tipo de acesso na AWS, né? Nós chamamos de acesso programático. Esse acesso programático ele é justamente credenciais né, para a gente conseguir trabalhar via código. Então, a gente vai ter que gerar na AWS que a nossa conta tenha esse usuário né, com a AWS é, Secret Key, AWS Access Key, para que a gente consiga fazer né, o, nosso, o nosso código rodar né, e essa comunicação com o endpoint. Então, para isso, a gente vai voltar no console da AWS. Né, então, eu vou voltar aqui no meu console e a gente vai acessar um serviço agora, né, uma parte da nossa AWS voltada para a criação e o gerenciamento né, dos nossos usuários desses acessos à minha conta. tá bom? Então, vocês vão procurar aqui em cima na busca o IAM, tá? O IAM, ele é o serviço AWS para gerenciamento de acessos, tá? Então, a gente vai ter aqui toda a nossa parte de controle de usuários, e eu vou aqui, nessa parte eu não sei se está para vocês verem, vou dar um zoom aqui, users, tá? Então, eu vou clicar aqui em users, ou aqui também, tá? Não tem problema. E a gente vai encontrar, né, os nossos usuários aqui, né? As nossas senhas. Então, eu vou criar aqui um novo usuário, então, vou clicar aqui as users, vocês vão fazer isso com vocês, vocês vão colocar um nome, tá? Então, vou colocar aqui workshop Arduino, tá bom? E aí vocês vão escolher o tipo desse acesso. Então, o tipo é o que vai garantir se ele vai conseguir ser utilizado via código né, ou via console. Você né, acessar aqui como a gente acessou na, no site, né, login, senha, e conseguir acessar. Aí a gente vai trabalhar com o programático, né? Então, o programatic Access aqui. E ele vai garantir que a gente consiga fazer o nosso código rodar sem problemas. Ok? Então, seleciona essa opção, colocou o um nome, tá? O um nome que não, não exista. Na sua conta, e você vai clicar para as permissões, tá bom? Aqui nas permissões, né, a gente vai dizer o que que essa minha credencial, né, o que que essa minha senha que eu tô criando agora, esse meu usuário de acesso, né, através do acesso programático vai conseguir mexer na minha conta. Então, pensem assim, eu estou criando um usuário que tem acesso à minha conta AWS, então ele pode acessar o que eu quiser que ele acesse, tá bom? E aqui a AWS ela funciona, né, com um estilo de permissões, o que que eu posso permitir que esse usuário acesse, né, então, basicamente, a gente vai conseguir é, pincelar, né? conseguir pensar o que, que eu quero. Ah, eu quero que ele acesse é, apenas a parte do AWS IoT. Eu quero que ele faça acesso ali da minha parte de disparo de e-mail, da minha parte de disparo de SMS, caso eu queira o meu projeto. Ah, eu quero que ele utilize lá a parte de reconhecimento facial do Recognition. Ah, a gente vai montar isso, tá bom? Aqui, tá, para a gente fazer um, um tutorial rápido, enfim, que a gente consiga é, avançar bem, eu vou na minha policies aqui e vou... A gente chama de atachar uma policy, né? Eu vou colocar essa permissão no meu usuário de administrador, tá? Eu estou colocando isso aqui apenas para mostrar para vocês, né? Como a gente pode fazer, enfim, para o nosso projeto aqui. Vocês podem colocar também de administrador, porém, é indicado que vocês... Coloquem exatamente o que vocês querem mexer. Então, se o meu projeto vai mexer apenas com isso, coloca apenas a AWS IoT. Ah, o projeto vai mexer com isso e isso. Coloquem as duas. Aqui para ficar mais rápido, não ter que escolher muitas é, permissões. Enfim, eu vou colocar a de administrador, tá? Apenas para demonstração mesmo, mas vocês façam aí mais detalhadinho, tá bom? Aqui vocês vão ter todas o que cada um pode fazer na conta de vocês, tá bom? Vamos aqui avançar, aqui eu posso colocar tags né, para identificar esse usuário, já sei que pelo nome dele é apenas workshop, eu vou excluir. E aqui em next, né, eu vou é, já ter aqui né, apenas um, um overview do que eu estou criando agora. Estou criando um usuário do nome workshop Arduino, né, o tipo de acesso dele é programático, então ele vai ter ali a, as chaves, né, vamos ter as nossas informações. O que, que ele pode né, de permissão, então ele tem a permissão aqui de administrador, então ele tem acesso administrativo na minha conta, Então, ele pode mexer em diversas outras coisas, isso é um pouco perigoso, tá bom? E aqui eu vou né, confirmar isso aqui, é isso que eu quero fazer, beleza? Eu vou clicar aqui no Create User e ele vai começar a criar o meu objeto, é o meu usuário na verdade. Criou com sucesso, olha só. Ele já me deu aqui a minha, a minha informação, tá bom? E aqui, nessa minha tela, a gente consegue fazer um download... Do, dessas informações com um ponto s com um ponto csv tá então a gente consegue fazer o download dessas informações a gente acabou de criar ou a gente consegue copiar por aqui nós temos nosso usuário nós temos o access key né que é a informação desse usuário através de uma chave e a secret key que ela tá oculta aqui porque é uma informação confidencial Eu não vou exibir a minha aqui tá por questão de segurança mas vocês vão pegar essas informações aqui e vão preencher lá no nosso código. Então, vamos lá, que eu vou simular aqui eu preenchendo essas informações. Então, aonde ele pede AWS Key, né, é o nosso Key. Seria essa primeira informação aqui, ó. AWS Access Key. Então, posso lá colocar qualquer coisa, tá? Então, vamos supor que isso aqui seja a minha Key. E aonde ele pede aqui AWS Secret, né, é a nossa informação de Secret Key que está aqui, tá bom? Então a gente vai colocar a informação que foi gerada ali para a gente, que também é uma secret assim, tá bom? Feito isso aqui agora, a gente já está né, colocando as credenciais, vocês vão colocar as credenciais válidas de vocês aí, tá bom? Feito isso, né ele vai pedir a nossa outra informação, que é a nossa AWS Reginho. O que é a AWS Reginho? Né? A AWS ela consegue rodar em diversas regiões do mundo, né então a gente consegue criar... Utilização de serviços computacionais em qualquer região do mundo, tá? Tanto em São Paulo, tanto em Norte Virginia, tanto na Europa, enfim. E aqui a gente vai colocar aonde a gente criou isso, tá bom? Por padrão, na sua conta, provavelmente, ele vai estar criando, né? Se a gente for aqui no nosso IoT novamente, olha só, ele vai estar criando em Norte Virgínia, né? Em Virgínia do Norte. Então, IoT Core, olha só, ele criou aqui, ó. Manage. Né, things, na minha região de norte Virgínia. Então, olha só, está configurado aqui para mim. Então, eu vou pegar agora essa região, que é a nossa US East One, e colocar lá no nosso código. Tá? Então, a gente vai lá para o nosso código, e a gente vai preencher aqui a nossa US East One. E agora, ele vai pedir o meu tópico, né, o meu MQTT. Beleza? Esse nosso MQTT, a gente vai aqui agora lá no nosso... É, a AWS IoT vai pegar o que você criou, então o que a gente criou para esse exemplo aqui foi o nosso workshop NodeMCU, bom, e aqui né, a gente acessando o Interact, nós vamos ter a nossa HTTPS, que a gente já pegou, e vamos ter o nosso MQTT, tá bom? Como a minha versão aqui não está exibindo, tá? Eu não lembro qual é o botão que faz exibir para vocês, eu vou mostrar para vocês como a gente monta isso daqui, tá? Então, a gente vai em Learn More aqui, você vai ter o, a documentação que ela vai ter um padrão da gente montar isso aqui, tá? O padrão é esse daqui: AWS Things, o nome do seu thing /shadow, tá bom? Então a gente vai basicamente copiar essa informação daqui, tá? Que é a união do nosso nome. Então é Workshop Node MCU. Então eu vou lá, vou colar aqui, e onde tá Fing name, nosso nome, que no caso é Workshop Node MCU. Nem isso é Workshop Arduino já esqueci, workshop NodeMCU então coloquei o nome tá, do, do dispositivo do Things aqui, né? da coisa que eu estou trabalhando então todas as informações tem que casar tá? então a gente colocou a informação da rede Wi-Fi, né? colocamos aqui o nosso endpoint esse endpoint está associado a esse é, dispositivo aqui, tá? então o workshop NodeMCU é justamente esse endpoint então configurado aqui agora, a gente pode ver o que o nosso código está fazendo, tá bom? Então aqui cada um vai configurado seu jeito, belezinha. Então aqui nós temos a primeira parte, né, que é essa comunicação com o protocolo MQTT, né, com a nossa AWS. Então, para isso, nós temos aqui as configurações básicas de é, configuração MQTT, né, que é a nossa porta, enfim, o tamanho do pacote, quantas mensagens, vai trabalhar, tá, isso aqui eu não vou explicar tanto a fundo, tá, que é mais em questão do próprio protocolo MQTT, de fato, enfim, vocês podem se aprofundar e entender para que, que serve esse número, como é que isso funciona de fato, tá bom, mas é como ele funciona para ter essa comunicação de mensagens, então para ele enviar, ele receber uma mensagem no nosso protocolo, tá, e aqui, basicamente, nós temos né, uma função de gerar um client ID, né, que é basicamente como o nosso, o nosso MQTT identifica esse dispositivo. Então, o nosso nodeMCU agora vai ter um client ID, Tá bom Aqui ele vai ter a parte de recebimento de mensagens, então como eu falei para vocês, as nossas pontas né eu vou conseguir enviar através de um dispositivo de um celular, de um aplicativo para o AWS IoT, o AWS IoT vai conseguir se comunicar com esse dispositivo, né, porque ele vai estar na minha rede Wi-Fi, que a gente colocou ali a nossa, as nossas credenciais, tá bom? como também ele vai conseguir enviar para o Arduino, é, para o AWS IoT, o AWS IoT vai conseguir nos mandar uma mensagem, tá bom? Então aqui a gente tem essa parte de recebimento de mensagens lá do AWS IoT, ele vai fazer aqui essa conexão com o MQTT e com a nossa rede Wi-Fi, tá? Então aqui ele está fazendo o que? Verificando se já está conectado né, a, a, a nossa rede Wi-Fi e vai, se precisar, tentar conectar novamente, né? Senão ele já vai fechar essa parte aqui de comunicação do MQTT. Bom, eu falei rede Wi-Fi, agora é MQTT aqui. Belezinha, né? ele vai fazer aqui toda essa parte é, comum né? de criar o nosso client, né? que é a identificação dessa minha plaquinha, se comunicar com esse client e, é, enfim, se integrar, né? é, se inscrever lá no MQTT do AWS IoT e aqui ele vai exibir algumas mensagens para a gente no terminal para dizer como é que está o estado disso, beleza? E aqui, né, ele já vai fazer, de fato, um disparo de uma mensagem para o nosso AWS IoT. Né? Então, eu já consigo ter aqui uma primeira mensagem enviada né, automaticamente pelo nosso código. Ele já vai fazer essa primeira mensagem para validar se está certinho essa conexão. Né? Ele vai enviar uma mensagem que é a mensagem base lá do AWS IoT. Tá? Essa mensagem aqui, a gente verifica que a documentação da AWS pede para enviar, né, para ter esse reconhecimento. De uso do nosso AWS IoT, ok? Então a gente vai ter essa mensagenzinha aqui, ela já é padrão, tá? Então vocês não precisa se preocupar com isso, mas ela veio lá na documentação. Caso alguém veja lá depois, vocês vão ver que tem isso aqui. E aqui a gente faz a nossa comunicação de rede Wi-Fi. Então a gente está utilizando aqui uma biblioteca, uma library de Wi-Fi, tá? Do Nosso módulo do SP8266. É basicamente essa diferença aqui do Shield de Wi-Fi. O Arduino para o NodeMCU, que ele tem um shoot próprio, então é uma biblioteca própria que faz isso. A gente vai passar usuário e senha, né? Então, estão no corretinhos ali, o seu usuário e senha vai se comunicar sem nenhum problema, tá? Caso você é, tenha errado senha, tenha errado nome de rede, enfim, ele vai mostrar no terminal para vocês, eu vou mostrar lá no, no, na ideia do Arduino. Ele vai estar mostrando tudo ali no terminal, como é que está. E vai começar a se comunicar com a nossa AWS. Então, o AWS Client, né, ele vai se comunicar utilizando o nosso Access Key, o nosso Secret Key, a nossa região, o nosso Endpoint, né, e o nosso, é, a nossa comunicação, nosso string de comunicação MQTT, né, que é o nosso Shadow ali, que a gente configurou. E aí, então, tudo isso certinho. Né, a gente vai ter essa comunicação válida aí com a AWS. Aqui ele vai verificar... Lucas, se... antes sim. de você continuar, é, tem uma pergunta de Paulo, se ocorrer do Node MCU pifar ou parar de funcionar, substitua um pelo outro usando esse mesmo script? Hum, sim, sim, aqui, tá. vamos supor, estou com a minha plaquinha aqui agora, tá? Esse código tá rodando na minha plaquinha aqui, tá, tá rodando antes, meu cabinho tá todo meio ruim aqui. Você vai pegar, só vai se atentar nessa parte aqui, tá? O que vai mudar de um não seu o outro é isso daqui. Porque na sua conta, né, AWS, você já vai ter para esse endpoint aqui, para esse tópico aqui, um dispositivo conectado. Né? Então você vai ter que criar um outro dispositivo lá na AWS, vai ter que pegar as informações daquele dispositivo e vai ter que colocar aqui. A sua Access Key e a sua secret Key pode até manter a mesma, tá? Não tem problema. Mas o que vai mudar é esse Endpoint aqui e esse Tópico aqui, tá? Porque você vai ter mudado o dispositivo. Cada NodeMCU reflete um dispositivo lá na AWS para você. Você não vai utilizar mais? Exclui o que tá lá, cria um novo, tá? Enfim, aí você pode fazer isso aqui e substituir aqui. O código, o resto continua igual, tá bom? Respondido? Aqui, tranquilinho. E aí, né, aqui embaixo, a gente faz então, né? usa isso tudo, verifica se a gente está conectado na AWS, verifica se está conectado no Wi-Fi e manda aquela nossa primeira mensagem lá para a AWS IoT. E o AWS IoT validando, a gente vai ter essa integração funcionando. Então, agora, o que, que a gente né, né, vai ter depois de ter enviado isso aqui para o nosso MCU. O nosso NodeMCU né, ele vai estar cadastrada na AWS, a AWS vai reconhecer que tem um dispositivo agora com ele né, é, disponível para essa comunicação. Então, a gente vai ter feito ali a ponta, né, NodeMCU e AWS IoT. Beleza, fiz isso agora, eu vou conseguir, através da AWS, me comunicar com o meu dispositivo e o meu dispositivo comunicar com a minha AWS. Né, a gente fez essa ponta daqui. A nossa outra ponta, né, que é um aplicativo que é uma interface gráfica, um site nosso, enfim, a gente fazer uso de SMS, de e-mail, a gente não vai fazer aqui, tá bom? Que é essa outra ponta, que a gente vai se comunicar com o nosso dispositivo através de uma interface um pouco mais interessante, né? uma interface ali um pouco mais bem feitinha, tá bom? Por quê? Aí você pode fazer uso da sua preferência, né? Você pode trabalhar com um site, né? a gente pode trabalhar aí com um, um site mais simples, HTML, CSS, JavaScript puro ali, para a uma requisição HTTP. Né? Então, para quem já deve ter entendido mais ou menos aí o nosso fluxo, o nosso dispositivo que está lá na AWS, a gente consegue se comunicar com ele com uma, é, um URL, um, né? um endpoint de API, né? um HTTP. Então, eu posso fazer um post ali né? para a minha para a minha, minha API da, da AWS e comunicar com esse dispositivo. Então, eu posso fazer um front-end para isso, né? um aplicativo para isso. Eu posso fazer utilizando um React.js, um framework, um Angular da Vida, um Vue, né? e fazer tudo isso aqui mais completo, tá bom? Aqui a gente vai fazer diretamente no console da AWS, beleza? Então, essa outra ponta, né? a gente pode ficar aqui atrás de vocês fazendo isso aqui. A nossa parte aqui é fazer o fluxo do NodeMCU com a AWS, belezinha. Feito isso aqui agora, né, nós já temos nosso código pronto aqui. A gente já colocou, fingindo que a gente colocou nossas credenciais válidas aqui. Eu não coloquei para vocês, né, as minhas é, verdadeiras aqui. Mas vocês, configurando isso aqui, o código está pronto, né? Enfim, a gente já está preparado para enviar para o nosso Node MCU. Beleza? E aí, o que a gente vai precisar? Lembrando que essas bibliotecas aqui a gente tem que ter baixado o nosso computador e tem que ter instalado, tá bom? Então basicamente você vai é, encontrar as bibliotecas aí no site de é, bibliotecas do Arduino, né, vou deixar para vocês o link, vocês vão baixar, vai ser um zip, vão na IDE e vão importar esse zip, tá, então acredito aqui que seja bem simples para todo mundo conseguir fazer, né, vou deixar quais bibliotecas vocês vão precisar, feito isso, a Arduino, a Arduino IDE já vai estar preparada para receber esse código aqui, esse nosso, é, essa nossa sketch, tá bom? Beleza. E aí, a gente vai precisar fazer, né, uma outra configuração na nossa Arduino IDE. A gente preparou o nosso código, preparou o AWS, vamos para a nossa Arduino IDE, tá bom? Então, eu tô aqui na minha Arduino, não, aqui é o meu terminal, a minha Arduino IDE está aqui. Belezinha. Fiz aqui, né, a minha Arduino IDE. A gente vai, né, eu já coloquei aqui um, um código de exemplo. Primeira coisa que a gente vai fazer, galera... Por padrão, né, a gente não vai encontrar aqui essa comunicação com o NodeMCU. Então, você não vai conseguir selecionar o dispositivo ali de NodeMCU. Então, se a gente vir aqui né, em Tools, olha só, a minha já está né, com a placa, né, com a nossa board aqui configurada, tá bom? E a minha porta também já está reconhecendo sem nenhum problema, ok? Mas para isso, fazer isso aqui de fato, né, a gente vai precisar instalar um plugin né, na nossa IDE para que a gente consiga se comunicar com a nossa é, NodeMCU para que ela seja mapeada aqui para a nossa board, tá bom? Então, para isso, vocês vão ver aqui em File, tá? em Preference, e aqui em Preference, vai ter aqui embaixo essa opção, olha só, adicionar né, um, uma placa né, através de uma URL de gerenciamento. Vocês vão colocar essa URL aqui, tá? Essa URL eu vou deixar para vocês, tá? Junto do slide, para que vocês configurem a ideia de vocês, vão colocar aqui, vão dar um ok e pronto. Quando vocês virem Tools aqui né, nas suas boards, vocês já vão conseguir gerenciar né, as placas né, de Arduino e as placas de NodeMCU. Então, eu tenho aqui a SP8266, que é dessa URL, a de 32 eu vou deixar também o link, que ela é uma outra URL, tá então, basicamente, você vai mudar o URL, e a gente vai conseguir ter aqui. Tem aqui essa nossa opção, né, importou com sucesso, selecionar a placa NodeMCU 1.0 SP12E módulo, tá bom? Então, essa daqui é exatamente esse modelo de SP8266, tá bom? Então, colocou aqui o nosso, colocou a nossa URL, selecionou a nossa placa, acabou vai como se fosse um Arduino comum, né, selecionar a nossa porta, então aqui eu só tenho uma porta mesmo, de fato, eu tenho duas, né, essa porta aqui não é a minha do meu NodeMCU, mas enfim, e vai pegar o seu código agora, tá, montadinho lá com as credenciais corretas, e vai estar colocando aqui e fazendo o nosso, né, upload o nosso NodeMCU, tá bom? Então, vai clicar aqui, vai enviar, e ele vai conseguir, é fazer todo o processo de build aí e upload para a sua plaquinha, ok? E aí... Esse né, upload aqui, ele vai demorar um pouquinho, tá bom? Porque a gente está com várias bibliotecas externas. O, o, o upload para o NodeMCU, já demora um pouquinho, né? Porque ele tem que converter aqui no, no Arduino IDE para fazer o upload, enfim. E de fato, ali, mandar para o nosso NodeMCU vai levar um pouquinho mais de tempo. Então, você manda aqui fazer o upload, vai pegar o um café, depois volta, que vai ter feito certinho, tá? E aí, para a gente conseguir... É, usar o nosso terminal, né, usar o nosso monitor de serial, para o NodeMCU, a gente vai ter que mudar a frequência da porta, tá bom? Então, quem utiliza muito o Arduino, né? É, vai ter lá 9600, enfim, as outras frequências que você consegue utilizar para a sua porta, para o NodeMCU é uma específica, tá bom? É a 115.600, se não me engano, deixa eu abrir aqui o meu, que já está aberto o meu Terminal, exatamente, é 115.200, tá bom? O nosso bound aqui para a gente trabalhar com o nosso Node MCU, beleza? Então, aqui é o meu que tava rodando anteriormente. E aqui agora a gente vai fazer esse nosso upload. Só aqui, o meu cabinho já deu ruim, galera. Acho que eu vou ficar. Uh, vamos lá, nas minhas portas aqui. Olha só, não tá pegando a minha outra porta, galera. É. Vamos ter, mas, mas enfim, tá, se não conseguir fazer o upload aqui vocês, eu vou mostrar na AWS, só não vou conseguir ver uma mensagem chegando no terminal, tá, mas vocês fazendo isso aqui, vai ficar, vai ficar funcionando perfeitamente, tá bom? Então, fez o seu upload aqui, tá, mandou para sua plaquinha, o que que vai acontecer? Você vai abrir o seu terminal aqui, tá, o seu serial port, ele vai mostrar lá que tá conectado, acabou, mostrando que tá conectado, as suas credenciais da AWS estão corretas e a sua com, é, comunicação com a rede Wi-Fi, do seu caso, também está ok. Se deu o que não foi conectado, você vai ter que olhar o que, que você errou aí das suas credenciais, ou da sua AWS, ou da sua rede Wi-Fi, tá bom? Então, belezinha, né? Vamos voltar para o nosso console da AWS. Então, voltei aqui para o meu console da AWS, né? Se eu voltar aqui para os fins, né? Eu vou... Já estava tendo no meu aqui, mas pegar o nosso que a gente está trabalhando naquele código, tá? Que é o workshop NodeMCU, enfim. E aqui agora, né, eu vou conseguir fazer o quê? Se eu pegar essa minha Interact, que, meu endpoint, eu vou conseguir fazer a minha aplicação agora, né, que seja ali um front-end aplicativo, um site, qualquer coisa, para a gente fazer essa comunicação, tá bom? Mas aqui nós vamos ter essa parte de teste aqui embaixo, olha só nós temos essa opção aqui de teste tá bom, e esse nosso teste aqui nós vamos ter o nosso mqtt test client, tá bom, porque como a gente viu né, o nosso o, o nosso AWS IoT o que, que ele vai fazer por trás de Ele vai estar encapsulando ali o nosso protocolo mqtt, né, então como a gente viu, nosso mqtt eu consigo fazer o envio, né por qualquer uma das pontas e aí, eu consigo fazer o teste diretamente aqui pelo meu, é, pelo meu console da AWS. Eu não vou precisar aqui de um é, dispositivo, de um, um, uma outra ponta feita, tá bom? Então, fiz isso daqui agora, só que o meu dispositivo, acho que ele não pegou certinho. Mas, belezinha. Aqui agora, no nosso MQTT Test Client, né, a gente vai conseguir fazer o quê? Um subscribe to a topic, né, então eu vou conseguir aqui apontar um tópico, eu quero me escrever, caso fosse de outro dispositivo, mas a gente vai querer publicar num tópico, né, então aqui, olha só, eu vou conseguir enviar, né, através do meu console AWS para o meu dispositivo, tá bom, e aqui ele vai pedir para eu colocar o meu topic name, né, e o nosso topic name, ele vai ser o quê? Aquela informação que a gente colocou no código, né? Que é justamente o AWS Topic, né? Que é essa nossa URL aqui, AWS Things Workshop NodeMCU Shadow, né? Então aqui agora esse nosso tópico aqui vai apontar esse dispositivo aqui. Se você tiver outro dispositivo, colocar outro dispositivo. E aqui, né? Ele vai perguntar, né? Ele vai me pedir aqui qual mensagem eu quero enviar. Então, eu estou enviando uma mensagem para lá. Né? Então, aqui a minha mensagem ela é Hello from AWS IoT Console. Se a gente for lá no nosso código, né? olha só, no meu código do Arduino, nós vamos ter aquela função que eu falei para vocês, que recebe essa mensagem. Então, olha só que interessante. Nós temos a Send Message, né? que ele vai enviar. Nós temos a handle Message, que está por aqui. Ah, aqui, ó. a nossa Callback, né? que são as mensagens recebidas. E a gente vai fazer o quê? Nós vamos pegar e vamos imprimir no nosso é, terminal, né? vamos imprimir no nosso é, serial port a mensagem que chegou. Então eu vou enviar aqui né, um hello from AWS IoT Console e eu vou sair no meu serial port, né? mensagem arrived, né, que é a mensagem que chegou, com a mensagem no meu tópico, né, que é justamente aquele hello ali from AWS IoT. Aqui, galera, é que está o grande segredo, né? Então, se a gente quer fazer algo, né, quando chegar essa mensagem, aqui que a gente vai fazer? O quê? De ligar um LED, de ligar um relé, né, ligar um relé, fazer toda a nossa lógica aqui quando chega essa mensagem? Então, ah, eu quero montar, né, um, um fluxo de casa inteligente um dispositivo como que quando, sei lá, através do meu celular, eu fizer um input nele, né, enviar alguma coisa, ele possa fazer o controle do meu LED, ele possa fazer o controle ali do meu relé de lâmpada, ele possa o controle de um relé de ar-condicionado, aqui que a gente vai fazer, né, então eu vou fazer esse controle, né, posso fazer aqui toda a minha lógica de programação para verificar isso, está ligado, desliga, se está... É desligado, eu ligo, né, eu posso fazer tudo isso aqui controlando a nossa pinagem NodeMCU, né, aqui no caso eu tô somente com ele, né, tava com ele aqui apenas plugado, é, sem nada, né, porque é mais fácil para mostrar para vocês, mas a gente pode montar numa protoboard ali, nosso trilhos, fazer um projeto maior e a gente vai mudar apenas esse trecho aqui, tá, então o código base vai receber a mensagem e vai imprimindo no terminal, vai jogar na porta serial, né, se a gente quiser fazer algo mais avançado aqui, a gente pode fazer, ligar, desligar o um relé sem nenhum problema. Ok? E aí, né, se eu já quiser fazer um, um projeto que seja mais né, voltado para o meu NodeMCU enviar um resultado, né, a gente já vai aqui na nossas send messages. Né? Essas send messages aqui, ela por padrão já vai ser executada. Mas a gente pode fazer, né, basicamente, o nosso NodeMCU, como a gente trabalha com o Arduino, verificar a temperatura de um sensor, eu posso verificar ali um input, então, ah, se é, alguma coisa foi pressionada, ou se a gente teve alguma é, interação ali de alguma tag NFC, alguma coisa do tipo, eu vou enviar essa mensagem, né? e aí enviando essa mensagem, o meu AWS IoT, quando receber, ele pode, por exemplo, me enviar um, um e-mail, né? ele pode me enviar um SMS, ou ele pode, ali mesmo, né, fazer alguma alteração ação entre AWS. AWS, ah, eu quero que ele guarde um histórico disso e salve no banco de dados, eu quero que ele é, gere um arquivo para mim, um documento sobre isso, não sei, é, a gente pode fazer esse fluxo também partindo do nosso dispositivo, né, nosso NodeMCU, indo para o AWS IoT ou saindo do AWS IoT, chegando no nosso NodeMCU e também, consecutivamente, nossa outra ponta, né, sendo um aplicativo, sendo um site, sendo alguma coisa assim, então, essa nossa base de código permite que a gente faça isso, tá bom? só tem que ficar né, atento aqui como a gente envia e recebe essas mensagens, a gente envia né, fazendo a nossa função strcpi, que é basicamente, né, a gente criptografou nossa mensagem para enviar para a AWS IoT e recebendo ela criptografada, ok? Então o nosso send tem que respeitar esse modelo aqui, como a gente envia a nossa mensagem e o nosso handle aqui, quando receber, a gente também vai receber de uma maneira né, é, própria ali, e a gente vai precisar né, trabalhar com essa mensagem, para que a gente consiga saber o que está que acontecendo de fato. Ok, galera? Então, feito isso aqui agora, né, ó, infelizmente, acho que eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês, chegando a mensagem, porque o meu cabo de conexão com o NodeMCU foi para o espaço, eu só tenho um cabo micro USB na minha casa, né, e aí o resto é USB-C, e ele funciona a semana inteira, que eu testo isso aqui, e hoje ele inventa de dar ruim. Então, como eu não vou conseguir acessar o meu NodeMCU pela serial, eu vou enviar aqui a nossa mensagem né? e não vai chegar em lugar nenhum. Né? Vai chegar lá, eu não vou conseguir acessar a serial para ver. Então vai chegar no meu dispositivo, mas o meu dispositivo não vai conseguir resolver. Nem vai chegar porque o meu NodeMCU não fez o upload do código. Né? Então infelizmente não vou conseguir demonstrar muito bem para vocês isso aqui, tá? infelizmente. Peço desculpas aí, não, não, não consegui mostrar isso aqui pela, pela tristeza que tem tá no meu cabo. Mas, enfim, aqui vocês vão colocar né, a URL de vocês de, de publish né, do, do, do dispositivo e enviando a mensagem, ele vai receber. Vocês vão conseguir ver no serial, seria a conclusão aqui do nosso projeto. Ok, galera? Então, é, essa parte de AWS com Arduino, né, com NodeMCU, seria concluída aqui, né, e agora a gente poderia desenvolver a nossa outra ponta, enfim, poderia ser qualquer coisa, ok, galera? Vou mostrar mais algumas coisinhas para vocês ali no slide, tem mais coisas pra gente ver, mais alguns exemplos, tá, isso aqui infelizmente não vou conseguir mostrar a parte legal, mas aí, tá, eu vou pegar outro cabinho aqui, eu vou, vou arrumar aí eu gravo um, um, um videozinho para vocês e coloco junto lá do slide, e aí quando o Carol mandar o slide para vocês vai ter lá um, um videozinho no YouTube mostrando, tá? Só a conclusão disso aqui, porque realmente eu estou sem cabo, não teve onde comprar, e aí, enfim, me, me fiquei aqui totalmente né, sem conseguir mostrar para vocês, tá bom? peço desculpas aí mais uma vez, mas a gente vai, é, eu vou conseguir gravar para vocês depois, então botar um cabo aqui e mando para vocês. vocês, podem me cobrar isso aí que eu, que eu mostro sim, tá bom? Enfim, ano que vem a gente faz outra oficina aqui, complementa, cada ano eu vou complementando, então ano que vem a gente vai fazer outra coisa, até na mente já, tá? Calma, menina, ainda falta muito tempo pro ano que vem. Aí, tá, aí, tá vendo? Isso é, é jogada calma. pra gente fazer um na metade desse ano. Arduino 2 parte 2, então, Arduino <risos> Day parte 2. Calma, tá muito calma. Ó, é tudo, tudo, tudo aqui ó calculado, ó, tá vendo? Tudo jogada tá bom? Então... Dez minutinhos aí, né, Carol? A gente volta aí para continuar a nossa oficina. Isso aí. Então, né, pelezinho, acho que a gente conseguiu aí é, entender né, por trás dos panos ali como é que tudo isso funciona, enfim, acho que né, a gente fez ali mais o, o básico, né, dá para fazer muito mais coisa ali com a AWS, fazer muito mais é, projetos interessantes, que o nosso, realmente é uma mensagem, porque já é Muita coisa de primeira, já é mexer com a grande cloud, já é mexer com uma outra tecnologia que é o NodeMCO, já é mexer ali com nossa IDE, tem que mudar, enfim. Então acho que já é muita coisa de uma vez só, né? mas dá para a gente fazendo é, aos pouquinhos, enfim, você já tem a base e agora dá para montar várias coisas aí, É basicamente conhecimento de Arduino é, mais geral, mais comum. Então vocês podem encontrar isso aí facilmente na internet, tá? Depois eu até mando alguns projetinhos aí que eu estou fechando com o próprio NodeMCU com algumas coisas de AWS que ficam bem legais, tá bom? E aí agora, né? Eu acho que o mais legal da gente ver tanto essa nossa parte por trás dos panos, que é entender como é que funciona, né? A gente montar de fato e, e ver como é que quando a gente compra um dispositivo, a gente consegue é, fazer, o que, que ele faz, né? O que, que ele é de fato. Então, ele se conecta na nossa internet Wi-Fi, ele vai ali ter essa comunicação com o servidor, com a parte de cloud, vai conseguir ser utilizado tanto para receber uma informação quanto para é, disparar uma informação, então assim... É, você compra um dispositivo inteligente, é basicamente isso que ele faz ali, condensado no, no, né, numa plaquinha bonitinha, enfim numa caixinha que você só conecta ali para ir no aplicativo e se comunica a sua rede Wi-Fi, tá bom? Mas aí agora é basicamente para, né, beleza, quero ter uma casa inteligente, quero fazer isso agora, quero ir além, quais são os próximos passos, o que, que eu posso comprar aonde eu posso comprar, enfim é, o que, que eu posso ver aí daqui pra frente, beleza? Então eu fiz um compilador aqui de coisas legais, tanto makers quanto mais é, prontas que eu só compro, dá um plug play ali, funciona Tá? Então vamos dar uma olhadinha nisso aqui que eu acho que é bem interessante para vocês já começam a é, entender agora e ficar com vontade, quero fazer, quero fazer para onde eu vou. Né? Então, basicamente, né vamos voltar àquele nosso tópico que a gente viu no início da nossa oficina, que é nossa casa inteligente, ela é composta de dispositivos inteligentes e do nosso é, assistente virtual, do nosso assistente virtual, né, então eu posso falar de qualquer marca de dispositivo inteligente, hoje a gente tem, tá, é, eu, deixa eu perguntar aqui, ô, ô Carol, posso falar nome de marca, essas coisas assim, tem algum problema? Esqueci de perguntar isso. Aí. Olha, pode, a gente não tá sendo patrocinado, mas pode. Ah, beleza, então, <risos> é, então... Eu posso ter aqui, né, Marca positiva posso ter aqui Smart Tech, que são os maiores players aí do mercado de dispositivos inteligentes para você comprar, né, várias lojas a gente tem, começar a montar na sua casa, a gente pode ter aí, né, o é, nosso assistente virtual, qualquer uma das empresas que você, você queira, você também já tem, né, então a gente vai começar pelo básico aqui. Então, olha só, a gente tem uma grande gama, de, né, de dispositivos, a gente tem lâmpadas, as nossas tomadas, né, sensores, câmeras, porteiros eletrônicos, fechadura, interruptor, relé, tudo isso de uma forma mais pronta, né? Então você vai lá, compra na internet, chegou na sua casa, abriu, né, instalou, funcionou, acabou, né? Então assim, é o mais prático e mais rápido que a gente tem para montar uma casa inteligente, né? E assim, isso vai tudo da sua necessidade, né? Ah, eu tenho necessidade de controlar minha televisão. Ah, como é que eu posso controlar minha televisão, né? É para sei lá, ela colocar o Netflix para mim, ela colocar o meu, o meu canal, ela, ela ligar, ela desligar, e assim, você tem hoje, né, um, um sensor infravermelho, né, é, universal, então, vamos voltar aqui um, a fita um pouquinho, né, nosso controle de televisão, ele é, basicamente funciona como sensor infravermelho, né, então você tem aquela... aquela... Lâmpadas, aquele LEDzinho ali na frente, todos devem ter brincado você, quando criança, né? Manual do mundo, fez uns 300 vídeos, que você pegava a câmera do celular e colocava ali na frente, você ficava vendo a cor né, do infravermelho. Alguém já deve ter feito essa experiência quando era criança, né? Quando era mais, jovo, mais jovem, por aí. Então, é infravermelho. Então, você tem um controle universal de infravermelho que funciona ali pelo seu celular, pelo seu sua, pela sua assistente virtual. E você faz o quê? Pega um controle já programado dele, né? Já pronto para você utilizar com esse sensor, ou você pega e usa um, o seu próprio controle de televisão, clona, né? então você pega aí o controle de televisão da sua televisão, clona, então todos os botões que você tem ali, você vai clonar, e ele vai disparar aquele sinal infravermelho. Tá, mas o que, que isso me ajuda? Você pede para a sua Alexa, ou o Google Home, ou para a sua Siri, para qualquer assistente virtual ou pelo aplicativo do celular, ligar a televisão. Ele já vai ligar a televisão. Ou você pode fazer uma cadeia de comandos, que ele liga a televisão e coloque no canal X, ou, que vai, liga a televisão e liga o Netflix. Né? Então, imagina, você só fala isso e a sua televisão já aparece ali pronta para você no Netflix. É uma coisa muito boa. Então, assim, é, a gente procurar a nossa necessidade, o que a gente tem, o que a gente consegue montar de casa inteligente. Tá? Então, aqui são o que vocês mais vão encontrar. Tá? É, não, não é fazendo propaganda, enfim, mas o canto mais é, fácil vocês vão encontrar isso aqui, tá? é na Amazon. Assim, eu estou colocando para vocês o que a gente mais vê. tá? Não é propaganda, não estou sendo proporcionado nada aqui. Mas assim, encontra muita promoção, muita marca, muita variedade, tá? Então eu tô começando minha casa inteligente, quero comprar esses dispositivos lá, se encontrar basicamente todos esses modelos que eu falei aqui, tá? E podem ir comprando e testando, que é muito bacana, tá bom? Além do seu próprio é, dispositivo de assistente virtual. Ah, mas eu não quero ter assistente virtual, vai funcionar? Vai sim, sem nenhum problema. Porém, você ficar limitado ao seu celular, né? Então, você tem um dispositivo de qualquer canto da sua casa, você gritar, faça isso, é muito interessante. Então, por isso eu coloco aqui no combo também a assistente virtual. E aí, né, tem aqui um tutorial muito legal, tá? Que foi recomendação de um, de um amigo meu, que ele montou, tá? Na casa dele, toda essa nossa parte que a gente já fez aqui com o AWS IoT, né? Então, nesse nosso é, esqueminha aqui, aquela nuvenzinha do Amazon Web Service ali ao MCU e no MCU ele conectou uns relays, né? Eu falei aqui para vocês de, de relays de cortar a corrente, ele conectou, né, é, justamente com esse modelo aqui, quatro relays, e ficou controlando quatro tomadas da casa dele, tá? E aí ele fez a integração com a Alexa, né, com o... Um Alexa, né, com o aplicativo, para que ele conseguisse falar o comando e o, o comando chegasse, AWS IoT, e a AWS IoT chegasse no NodeMCU e o NodeMCU controlasse ali os sensores dele né, é, no hardware, né, controlasse ali de fato os dispositivos dele. E ficou bem interessante, né? então ele seguiu um tutorial aqui, um tutorial bem legal, está tá, no blog, está tá o link para vocês aqui na imagem. É, vocês podem seguir, tá? Que tá bem completinho, tá bem legal, tem várias línguas e assim já é um exemplo que eu falei para vocês, né? Então outra ponta, em então, vez de fazer um aplicativo, em vez de fazer um site, a pessoa conectou diretamente na Alexa e aí fala e executa ali todo o nosso fluxo de AWS IoT com o NodeMCU, tá bom? O código que vocês têm que mandar para o NodeMCU também tá aqui, tá? É um código bem parecido com a gente, só que ele já deixou pronto. Ele deixou pronto essa parte de receber um comando da da Alexa, né, via eh, Arduino IoT e com se comunicar aos quatro relés. Então, a, a nossa função ali de handle message né, que a gente tem, em vez dela jogar no serial, ela vai comandar quatro relays. então se eu não me engano ficou um comando mais ou menos é, ligue e desligue, tomada 1, tomada 2, tomada 3, tomada 4, mas tudo isso é personalizado. Tá? Então aqui já um exemplo de você que quer fazer ali mais mão na massa, quer comprar como a gente tem aqui os nossos é, dispositivos, né? quer fazer o código, quer conectar na conta, aqui é um exemplo tá? de tutorial de é, projeto que vocês podem fazer. tá muito certo, um amigo meu seguiu, né? ele me passou... É, isso aqui já como né, opinião dele que ele fez deu certo e ficou muito bacana tá eu acho que até uma sugestão que ele também passou que ele está procurando para fazer é depois jogar tudo isso aqui numa caixinha então ele vai usar a impressora 3D vai montar uma um basicamente uma um filtro de linha né mas é basicamente um caixãozinho e impressora 3D para ele colocar tudo ali presinho né todos os fios escondidos então ele vai fazer depois uma evolução e deve colocar um, uma impressão 3D, então deve até escrever um artigo sobre isso, um tutorial até compartilho aqui depois vocês, deve estar chegando recentemente, mas já é uma outra etapa, então ele já está unindo aí é, impressão 3D para encapsular isso aqui tudo e virar um projetinho mesmo. Né? Então, assim, com essa parte você vai olhar e falar, bom, eu compro isso na Amazon, eu compro isso no Mercado Livre, mas é você mesmo fazendo. Né? Então, assim, uma recomendação super legal para vocês, né, e aqui, né, eu deixo também um canal, tá, um canal no YouTube muito bacana, que tem muito vídeo sobre casa inteligente, sobre essas coisas, sobre projetos de mão na massa, tá, recentemente eu até indiquei para um amigo também que até ele conhecia, acho que ele está até aqui na, na nossa, nossa aula, que é o Anderson, se tiver por aí, dá um alô, é, também já acompanhava, né, então assim, tem um conteúdo muito legal para vocês darem os primeiros passos em montarem é, uma casa inteligente, montar um cômodo inteligente, tem super ofertas aí, ele sempre traz anúncio de oferta de dispositivos, enfim, novidades, então é um canal muito legal para vocês acompanharem, tá para ficarem mais por dentro dessa dessa área e enfim terem ideias para projetos, acho que tem um conteúdo muito legal Eu mesmo, já peguei muita ideia daqui, tentei reproduzir no meu quarto e enfim super funciona, tá? Então Fica aqui mais uma indicação para vocês, tá? Não só de editorial, mas também como vídeos aqui. Tem muito vídeo legal, tá? Então, super recomendação aí do, do canal para vocês, tá? E. Galera, eu acho que é isso, tá? A oficina a gente fez aqui, falou bastante coisa, falou muito assunto, a gente falou, é, eu falei, falei, falei, mostrei aqui coisa pra vocês. Mais uma vez, galera, infelizmente eu não consegui, né, mostrar aí pra vocês na prática aqui com esse meu cabinho, mas eu vou, tá? Gravar pra vocês é, tudo isso aqui. Faço o um videozinho, mando pra Carol, o Carol manda pra todo mundo aí, tá? Só esse complemento aqui de, de chegar lá no console, e mandar a mensagem, receber no serial. Vou mandar um videozinho pra vocês. É, fazendo isso aqui, eu acho que é isso, né, é um tema, assim, super legal, que tá super em alta devido nas nossas questões aí do mundo, né, todo mundo agora vivendo mais em casa, todo mundo querendo praticidade e eu acho que é algo que ajuda muito e que tá crescendo bastante, né, eu comecei a, a falar de, de IoT, comecei a ver Arduino, né, quando tinha, sei lá, acho que 14 anos de idade e, e, e ver que ah, era possível ligar o ar e hoje eu vejo que o, meu, o ar condicionado é assim né, é, é, é como a gente chegou, né, com todos os dispositivos e, e assistentes virtuais e assim, a recomendação tá de quem, de quem tem isso, é, é muito confortável, tá galera, você deitar na sua cama e falar ah, liga o Netflix, as luzes se apagam, liga o Netflix já tá ali, tudo você você apertar um controle, é muito bom, tá, então assim, eu acho que tanto como opinião também eu falo para vocês quem Tá em dúvida, né? quero começar, não sei se vou gostar, se eu investe, tá, vai fundo. E assim, não precisa começar, vou automatizar tudo de uma vez. Eu comecei com uma lâmpada. Comecei com uma lâmpada, aí gostei, coloquei uma tomada, aí gostei, coloquei outra tomada, aí gostei, coloquei controle de TV. E aí fui, fui até ter bastante coisa automatizada. Então assim, vai aos pouquinhos, tá, enfim, acho que vocês vão conseguir montar algo bem legal. Então galera, mais uma vez. É, desculpas aí, tá, não estou conseguindo reproduzir para vocês Qualquer dúvida que vocês tiverem Qualquer, ah, quero bater um papo, quero marcar alguma coisa é, Lucas, me dá um, tira uma dúvida Não é de IoT, é de desenvolvimento É de própria AWS, enfim É de conteúdo, de dispositivos Vocês podem mandar e-mail, podem me procurar nas redes sociais tá Que eu tô aí para responder qualquer dúvida Entrar em contato comigo, não tem nenhum problema Tá bom, galera? É o slide Carol vai mandar para vocês aí Acredito que por e-mail, né? Gravação também Vou, vou complementar e mandar para vocês aí esse, esse finalzinho que a gente ficou faltando, infelizmente. E eu acho que é isso, né? Eu condensei aqui para a gente não acabar também tão tarde, porque sábado todo mundo em casa, ainda mais assistindo alguém falando de teste das coisas, vocês não iam curtir. Então eu condensei também para a gente não estourar. Eu sempre também tem um tempo legal de bate-papo, tira dúvidas aí. Se alguém quiser mandar alguma dúvida, quiser até entrar aí para falar alguma coisa e bater um papo, a gente tá por aqui, galera. Então, acho que, que é isso de, de oficialmente isso aí e assim né? acho que não não é amigável falar né mas enfim galera todo mundo chegando no feriadão aqui no Rio de Janeiro né enfim fiquem em casa né? acho que é bom passar essa mensagem aqui então já ficou aqui então já estou em casa assistindo né mas enfim feriado tá chegando e tudo mais mas vamos um segurar aí, filhadão pequeno é que vem, vai. Quem sabe todo mundo não tá aí numa num, num, possibilidade de evento presencial, fazendo oficina, todo mundo com um monte de fio espalhado na mesa, né? E, enfim, fazendo algo bem bem legal. Então, acho que é que é legal passar essa mensagem. Enfim, como mostrei para vocês, né? A Arduino também tem essa questão de comunidade, todo mundo cuidar do outro, enfim, disseminar conhecimento. Então, aqui também a gente, como um grande amigo meu fala, todo mundo aqui que tecnologia, enfim, são os cientistas, né? A gente tem que entender também o lado da ciência e nessa questão do da nossa situação atual, beleza? Então, só um belezinho para todo mundo aí, acho que é, que tem programação de Arduino três então passando, todo mundo ver aí, à vontade, porque eu tinha um feriadão, hein? <risos> Com certeza, dá para testar bastante coisa, aproveitar. <risos> e é isso, gente, Sim, reforçando o que o Lucas falou, fiquem, se vocês puderem, né, claro, é, fiquem em casa, se vocês tiverem que sair, enfim, a gente sabe que todo mundo, é, cada um sabe da sua condição, cada um sabe como trabalha, né, se precisarem sair, usem mais, enfim, se cuidem, cuidem das pessoas próximas de vocês. Sim. É isso, só, né, Só um último recadinho, tá, galera? Eu acabei não, não passando. É, duas coisinhas, tá? Esse meu NodeMCU aqui, eu comprei recentemente, então quem quiser aí eu posso mandar o link pra vocês de onde eu comprei. Chega rapidinho, tá? Chegou com dois dias aqui, Tá um, tá umas promoções muito legais. E, enfim, acho que para um primeiro contato aí, se alguém precisar, porque o meu, outro foi pro espaço... E aí, acho que uma oficina da vida eu perdi. Eu não sei por onde foi parar, mas acho que quem quiser aí tá para chegar durante esse feriadão ainda. Acho que vai conseguir, dependendo de vocês morarem aqui no Rio, chegou rapidamente. Então, posso mandar aí o link para a aula Depois eu vou colocar no slide para que vocês é, também consigam pegar. Enfim, fazer o oficina aí certinho, tá bom? E é, aí, outra coisa é tá para chegar. Eu tô para organizar um outro meetup, tá? Posso anunciar aqui? O Carol, eu, eu esqueci de perguntar as coisas. Eu saio falando show de bola. Tô organizando um outro meetup, tá, no GDG Rio. A gente vai falar sobre várias coisas de tecnologia, tá para sair agora nesse início de abril. E aí também, tá, todos aqui podem, são, né, podem aparecer por lá, estão super convidados e convidadas para aparecer no meetup. Ah, trocar uma ideia sobre tecnologia, continuar falando aí sobre vários aspectos, é interessante, a gente vai falar um pouco de AWS lá também, então quem ficou aí com com vontade de aprender um pouco mais, ter um pouco mais de conteúdo, Tá? Eu mando depois o link para Carol ir espalhar para vocês se mandarem. Eu sempre trago aqui recomendações. sempre um de coisa, né, Carol? Carol manda um e-mail, o que eu mando uma lista de links, né? Mas acho que todo mundo tem que estar tá convidado. Se aparecer por lá, fica muito feliz. Sim, Sim, obrigada a todo mundo. Tenham um bom sábado, um, fim, um bom final de semana para vocês. Se cuidem. Se, ah, é. Acompanhem esse jovem na, na internet, nas redes sociais. É, o Hub também está nas redes sociais. Então qualquer coisa, podem entrar em contato com a gente, tá bom? De bola. Carol, muito obrigado aí pelo convite, tá? Pela citada palestra e a oficina. É muito bacana aí o evento mais uma vez esse ano. Parabéns pela organização aí, que foi super é, solícita aí. Enfim, eu estou com, com toda essa parte aqui. É, proporcionar o evento, né? Enfim, obrigado aí para todo mundo. Obrigado ao pessoal que ficou até o final, né? Que assistiu aí, que mandou as dúvidas, colaborou e tudo mais. É, espero encontrar vocês aí nas próximas, presencial ou remoto, tá bom? E acho que é isso, qualquer dúvida que vocês tenham, precisarem de qualquer, vocês podem entrar em contato comigo, tá? vocês vão receber tudo aí, e acho que é isso, tá bom, galera? Então, obrigado aí mais uma vez, infelizmente não consegui terminar, mais uma vez desculpas, mas a gente resolve isso aí daqui pra frente, valeu? Então é isso, obrigado, Carol, valeu, galera, até, até a próxima.